Se claro, calhar, continu a culpa da morte do morto, Kobe Bryant é tua, João Paulo. Tem o um clickbait. Tá. tá. Pronto. Tá. Castro matou o Kobe Bryant. Desça. Tá. Mano, hum. faz Deixaste o carro trancado. Deixei, deixei, deixei. Foi o Castro. Não, não. Então foi francês. Não. Qual foi a tua pior trip? Foi em Amsterdão. Uhum. Experimentámos a gastronomia local. <risos> Percebeu? Aqui há comida. Entrou pela cozinha <risos> adentro. <risos> I want some food. Era a relação mais incrível com o Mas um... ela meteu nos fornos. Mas ela um triou. Tomou outra vez. Bro, Porque... Eu preferia não ter namorado. Eu não. Preferiam fazer uma homenagem com a gaja mais boa de sempre, mas em que o terceiro elemento era um de vocês, ou cada um fazer uma homenagem com duas gajas que tenham feito swipe left no Tinder. O meu receio certo. é de que tenha que me tornar no olden Nevermore. E está lá a palavra Nevermore por uma razão. Ok, isso parece-me uma justificação ótima para nunca fazer nada. Sou um privilegiado pela atenção que o Castro me dedica. Ele não valoriza as pessoas. Há momentos que eu não queria estar aqui, estou aqui. Há dias que eu não queria fazer o podcast e faço. Há dias que eu não queria ter reuniões e estou a ter uma merda de reunião estúpida. Eu vou demorar 10 minutos a não dar duas horas porque a música cala, está a falar de merda. Mas, <risos> mas, mas, tu, fazes, mas tu fazes isso fazes isso por eles ou também fazes isso por ti? Tu só aprendes na zona de desconforto. Sem, dúvida. Tu, Sem dúvida. tu na tua bolha não aprendes. Há uma zona de desconforto na qual aprendes e há uma zona a partir da qual rejeitas. deixa de aprender. O pior defeito do Francisco Nos é a é insegurança não acreditar nele. Ok, Mariana. Um, sim. Não sei, porque eu... Uh, já é insegurança, sim, não sei. Sim, não, eu vou... Eu, exato. A inversão dessa insegurança é uma ubris, é uma vaidade brutal. Uhum. Pá, que, eu não, que é algo que eu não, não quero mesmo transformar-me. Ser reconhecido e passar na tu rua... Tu não queres porque tu és selfless? Tipo, Estás-te um bocado a um cagar Se, cara se para calhar isso. até mais eu quero ser reconhecido na rua do que eles. Não, não vale, não vale a pena, tu nunca vais mudar a tua ideia é sempre... e eu sei qual é que é a verdade. Pronto, a ok, então tu não vais a mudar a tua ideia. Trabalho. Porreira, se trabalho existe paga, paga. Há quem queira ver, ah Será que isso é, saudável, é uma maneira saudável de viver em sociedade? É. O Francisco quer proibir essa maneira de viver em sociedade? Não. O Francisco prefere não fazer parte desse sistema? Prefere Introdução. Aquela. Então, bora lá. Vamos. Olá a todos. A voz desta introdução, ou desta apresentação é diferente, é uma voz feminina. E porquê? Porque este episódio do Nuance tem três convidados muito especiais. Primeiro tem uma anfitriã diferente, é só uma, não três. E três convidados muito especiais que eu passo a apresentar por ordem alfabética, só. E vou fazer uma apresentação que no mínimo vai deixar, eu diria, que Alguns irritados ou desagradados, se calhar, indiferentes, <risos> provavelmente. <risos> Vamos então começar. Então, começamos por Francisco Pereira da Silva Pais Rodrigues, Confirma. nascida 30 de novembro de 1994, às 23h55, no Hospital de São João, no Porto. signo Sagitário, com ascendente em Leão e Lua em Escorpião. Ah, essa eu oh. não sabia. <risos> desculpa, desculpa. Lua, desculpa, desculpa. Estou... Forte, resistente e autossuficiente tem tendência a explosões ocasionais devido à sua sensibilidade. É egocêntrico determinado, <risos> quando quer corre atrás. Aconselha-se que seja um pouco menos franco e direto e a não esperar que os outros ajam e pensem da mesma forma. Passional, os seus sentimentos são intensos e duradouros no que toca ao amor. Isto <risos> <risos> é rosto de fim. É um é o relacionamento falou a sofrer devido às limitações que impurá a sua liberdade individual. O segredo para uma existência este mais é um equilibrada estranho. está em ver esses, nesses obstáculos a ver esses obstáculos com resignação filosófica. A perseverança e o desejo de independência são aspectos positivos. No entanto, deve moderar a sua impulsividade e inconstância, estabelecendo metas fixas para conquistar a sabedoria. Vem para aqui para morrer, não vem para chorar. Calma Peraí, que já estoures. Isto é um mapa astral ou é...? Isto é um mapa astral. É um resumo, é um resumo. Tá resumo. Pô, arroba carne fica no nosso... em baixo. Não convidados, eu não disse a palavra certa. cúmplice. cúmplices, cúmplice. cúmplice. Exatamente. O nosso recado. segundo cúmplice, João Paulo Cus... Cruz. Cruz. Começamos logo mal Começamos com Cruz Cus, mas eu Castro gosto É difícil dizer bem. Cruz Castro É uma coisa da língua, não é? Nascida 6 de junho de 1994 Ao meio-dia, em Miragaia Signo gêmeos com ascendente em leão Ora estimada Signo gêmeos com ascendente em leão E a lua em touro Com forte inclinação para atividades intelectuais É dono de uma mente versátil Sonha ter uma posição de destaque na vida pública A lua em touro Dá-lhe astúcia e determinação mas também temos aí uma certa tendência para não seguir as regras. A coragem de perseguir os seus objetivos deve ser temperada com o controle dos impulsos para evitar revéses e fracassos. Estou aqui também embora. Terá relacionamentos verdadeiros e afetuosos com um desejo sincero de agradar à pessoa amada e fazê-la feliz. No hum, entanto, confio. só os mais próximos têm uma ideia de como é verdadeiramente a sua personalidade. Cuidado com os casos amorosos clandestinos que, se não forem resolvidos com diplomacia, poderão trazer conflitos e dissabores o nosso terceiro cúmplice, que tem o um nome mais, Bat, mais stupid, Queirosiano, mais... queirosiano <risos> que eu já vi, que eu já li. Luís Bernardo, amado de Lima Bessa, nascido a 4 de Abril de 1926 às 9h15, no Hospital de Matosinhos, signo é Carneiro, com ascendente em touro e a lua em balança. Porra. Carneiro é o signo da liderança e iniciativa, no entanto, balança que rege os traços de personalidade. É exatamente o oposto. Isto significa que é uma pessoa comedida que, apesar disso, tem um sexto sentido para perceber os que os rodeiam e assim estar um passo à frente. Apesar de ter capacidade de levar avante projetos complexos, tem sempre uma luta interior entre os diferentes lados da sua natureza, o que pode levar a momentos de indecisão. O segredo do sucesso será encontrar um equilíbrio entre a força de carneiro e a passividade de balança. O bom senso, a constância e a paciência são características mais fortes nas suas relações interpessoais, embora quando toma uma decisão tenha tendência a ser inflexível e a não ouvir ninguém. Numa discussão prefere a diplomacia à força, mas deve aprender a impor-se quando necessário para que seja respeitado. -se. Isso não, não. Tem, tá, tá, tá, tá. <risos> é por isso que nós não acreditamos em mapas astrais. cala carneiro. É Estava tudo, tudo errado, não é? Não, tem coisas certas. Mas também eu acho que quem atira apostas vai acertar algumas é verdade, é verdade não, tem, sim, é tem, coisas, tem coisas certas, sim tem coisas erradas tem coisas... aqui a grande questão é que tu em vez de nos pedir uma fotografia do BI pediste-nos que disséssemos a data de nascimento Raquel sim ou seja, vocês deram informações todas erradas eu dei a certa não, eu dei-te as todas erradas, as minhas e as do Castro eu tinha quase a certeza que tu ias fazer isso pois tinhas, eu não mostro lá o plano B não há plano B. Estou a só, brincar, se as, só, as datas são certas. Eu não, fa certas, as a... eu certas. não faço puta, mas é que não Portanto, as se... datas, as, da isto, as datas são certas. Eu faço agora agora... porque a minha mãe fez questão de costurar um quadro com... <risos> é verídico, é verídico. Mas Eu sim. pensei em fazer uma entrevista tradicional, uma, uma entrevista e não uma conversa, mas depois achei ah, mas se for é dessa merda... Para mim? Hã? Eu sou apologista, dessa... eu gosto de entrevistas. Bem pronto, feitas. ótimo. É aquela história da conversa. É aquilo que nós tivemos aqui a semana. Mas tive uh, outros cúmplices que não estão aqui, que são o Gonçalo e a Mariana. Um, e também vocês, também foram cúmplices desta, desta, desta preparação para esta entrevista. Da lenha para a fogueira, portanto. Lenha para a fogueira. E então a primeira parte da nossa conversa, da nossa entrevista, vai ser um, perguntas anónimas feitas por vocês, pela Mariana e pelo Gonçalo. Vocês vão ter de responder não só as perguntas, como adivinhar quem é que as fez. Portanto, podemos começar, sem mais, de longas. sem mais delongas, sem mais delongas. Vamos começar aqui, vamos já começar pelo Castro. Olha, só porque também tens mesmo Trabalhar... Puf, fizeste para de... merdas para aqui que eu para a escola. Claro. <risos> para, de assim. tentar, para de tentar copiar. A então. Raquel escreveu mais para preparar isto do que tu em 12 anos é de escolaridade. É possível. Ou mais. Ou mais. Vem nos signos a ver se foi mais. <risos> Castro, vamos começar por ti. Vais ter de responder não só à pergunta, como também adivinhar quem é que fez esta pergunta. Então, se tivesses um acidente e da tua boca só saíam três nomes antes de entrares em coma, quais seriam esses nomes? Três nomes... Era dia ou era de noite o acidente? <risos> é importante. É claro que é importante. Claro que é, concordo plenamente. Estavas no hospital, no... De... Pá, nos cuidados isso, de intermédios estavas quase, quase a desfalecer tu não tinhas noção a uh, é. é do meu pai e da minha mãe qual seria o terceiro? e um... dirias mãe, pai ou dirias os nomes deles? não, diria os nomes deles porque eu não os trato por pai nem mãe por isso era Fernando e Maria tratas o teu pai e a tua mãe por Fernando e Sim. Maria? e provavelmente Jesus, porque sabia que ia morrer não, ias só entrar em coma, não ias morrer. Era Eu não sabia. Mas ele não sabia disso. Ah, pois, é não. verdade. Não sabias disso. Uh, mas era pai, meu pai e minha mãe. E depois. Fox. Não, era. Não, meu Fernando pai e mãe Maria era de certeza. Hum. Isso não tenho a menor dúvida. Achas que dizias Fernando, Maria? parece um personagem de uma novela mexicana que está a morrer. Fernando, <risos> Maria! Maria, Maria. Maria. Maria. Pai, não, e pá, desses dois era certo e.. Deixa me pensar assim, uma, uma, uma coisa que sempre teve presente na minha vida durante 26 anos, 27 anos. Pauleta. Pauleta. Pauleta! <risos> Fernando Maria Pauleta. Quem fez esta pergunta foi a Mariana. Não. Quem foi? Vamos agora? Posso saber quem foi? Podes, podes, podes, tens a Pronto, Também agora já só te faltam três pessoas para a yeah, vinhares. É, só mais uma hipótese, são mais uma hipótese. Ou foi o Francisco? Foi o Francisco. Puta não tens o teu me Eu estava à espera que ele desse o nome dele, de eu sei que ele estava a dizer Eu sabia <risos> que não ias Francisco. dizer Vamos o meu nome. Vamos passar à próxima pergunta, que é para o Francisco. Quando é que vais parar com projetos de estudos sociais à última da, à última da hora? Quando? Sim. estudos sociais à última da hora sim, projetos de estudos sociais coisas que tu crias à última da hora para analisar os comportamentos sociais nunca hei parar porquê? porque algo que está enraizado em mim é uma característica que, com, com que até me divirto hum. mas, mas, mas divertes-te hum, à custa das pessoas ou com as pessoas? Ah, não, não é, não é divertir-me no sentido de tirar gozo. Hum. É né, divertir-me no sentido de me satisfazer. É uma, é uma brincadeira intelectual, se quiseres assim. É tipo fazeres um sudoku. Hum. E fazes um sudoku com a sociedade. Um estudo social à última hora. Deixa eu ver se consigo explicar isto. E qual é que era a metodologia que usava? Uhum. Acho que é essa a pergunta que estás a fazer. Não fui eu que a fiz? Ok. Foi a Mariana? Não. Foi o Gonçalo? Não. Eu não fui. <risos> <risos> ok. Besta, fazes tu. Dá-me é exemplos. Fazes combinações... Ou combinas... Ah, o, não, não, não, não. não. Então, okay, ok, ok, ok. O que começa está a falar é diferente. Não são estudos sociais. <risos> são experimentações sociais. Ah, okay, ok, então. A, a, a palavra inicial... Ok, ok, ok. O que, okay. Porque porque daí... o estudo, okay. Eu por vezes junto pessoas uh, de uma forma muito natural, pessoas que nada têm a ver que a ver nada com as têm outras. a ver umas com as outras ou chama-se ser um bom anfitrião acho que não, não deve ser bem pronto são um que... bom anfitrião então sou um bom anfitrião porque no não final o anfitrião está para a parte boémia e não para a parte de analisar os comportamentos das pessoas exato Por isso. Não tirava, eu tirava Portanto, aí a, a cena à anfitrião. Há uma linha tenue. Não, é. são, não, estava lançado não, a Não, mas são fenómenos, são fenómenos seja... completamente distintos. Uhum. São a coisas completamente distintos. Uma coisa é o que eu faço sozinho, e se tiverem convívio, posso expor uma determinada teoria. Que foi okay, isso que okay, eu interpretei: okay. o estudo social à uhum. última da hora, de uhum. olha, lembrei-me agora disto. Ah, okay. uhum. Isso eu faço. E é, e é a tal diversão. A outra coisa é só o meu gosto de socializar e de, de, de, de ver contextos e interações diferentes. Juntar pessoas que não contaram uma vez aqui no podcast deles e bem numa situação em que estava eu e a minha namorada, e um dos grandes amigos meus, que era uh, que já tinha tido uma relação com ela, e tinha estado noivo e tudo, e estava a minha ex-namorada e o mais e recente o namorado dela, uhum. sendo que as relações, as primeiras, tinham terminado seis meses antes, uhum. e então... eu fui o anfitrião desse momento, uhum. e toda a gente estava uh, desconfortável, menos as pessoas visadas. É neste, neste enredo okay. Pronto. Pronto. É isso, é isso é que o Bessem. Todos tinham conhecimento dessas relações, portanto, estava toda a gente mais ou menos claro. desconfortável que a é não é? Claro. Desde que toda a gente tenha conhecimento ah, das, gente das situações. Que... Quem estava desconfortável é quem não estava habituado a ver aquele ah. cenário. Quem estava desconfortável eram os amigos ah. e não que é. ver... achar que estava em que estava habituado a ver o casal lá e o casal BB. Se calhar não é, mas nunca saberemos. Pronto. É o problema dos progressistas. Exato. Exato. Beça. Hum. Deixaste o carro trancado. Deixa Deixei, deixei, deixei. Foi o Castro. Não, não. Então foi Francisco. Não. O oh, quê? É? Não foi, não. O oh, Gonça? Não, não. Não, O oh, quê? É? A Mariana tem tantas pancas quanto. Tu, eu não interessa, mas já ah, que tu tens essa. Essa é muito ah, boa. Um tolo é conhece é outro tolo. Exatamente, um tolo conhece outro tolo. Fala-me disto, meu. Não, pá, é sim. Quando me falaram, agora, agora falando um bocadinho do background, das entrevistas é do quando me falaram destas duas cenas, eu ia fiquei bué porque. Oh, eu vou-te contar uma cena que me aconteceu durante, durante, durante uh, o segundo confinamento. Eu fico, tive cá em cima três meses, ao fim de uma semana e meia, meti na cabeça que tinha deixado o gás ligado. Mandei uma cópia da minha chave de casa! Ah, mas espera, mas quantos dias depois disso? Foi um uma mês semana e, e meia! Uma semana e meia, então tive de mandar uma cópia da minha chave de casa porque eu não estava a dormir! Porque achava que o gajo estava ligado! Pronto! Ah pá, eu posso dizer que já cheguei atrasado a várias coisas... E não que ser coisas. a Zónia da Wish, né? não, não, <risos> não, não é? Ninguém, a <risos> eu, não que é A minha amiga, se o gajo estivesse ligado, ia ser a Sónia Brasão <risos> da Wish! eu posso e dizer que já cheguei atrasado a coisas porque pensei que a minha gata tinha fugido! E que não vi onde é que a gata estava tá antes. Vamos voltar ao Castro. Vamos, vamos voltar, voltar ao, ao Castro. Castro. As perguntas para o Castro são, são todas fofinhas, meu. Eu não sei, sei, meu. Vocês são todos muito queridos. Já tiveste alguma noite de Mário Jardel? Sim, de Mário Jardel como assim? <risos> sei, que todas de... as noites do Castro são de Mário Jardel. <risos> eu não estou a perceber a pergunta. Tenho medo que de... eu Tenho, Tenho medo de responder uma noite em específico em que tu reencarnaste o não. espírito do Mário Jardel, embora esteja vivo. Já sabes qual foi a pergunta que eu te lancei, portanto não é esta. mas Você eu ao ponto merdas, Eu vou. Não, não, ele sabe a pergunta que foi anterior. Mas uh, uh, o que é que o Mário Jardel fazia bem? Vamos ensinar-te a interpretar uma pergunta como <risos> se isto fosse um texto <risos> <risos> português. Grandes caminhamentos! já tive uma noite muito característica. Já tive. Há uma noite mesmo no Bar Jardim que eu tive, por acaso. Uma? Não, mas há uma como não, não Foi o Gonçalo que fez esta pergunta, não foi? Foi, sim, sim. Estava com ela É que por acaso não estava? Não estava. Olha só com nós os dois. Estávamos. Já, estávamos. E o fizeste o quê? Eu basicamente foi assim. Fez ele, não. Eu sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa violenta. Sabes o que é Não! Não me pareces. Não sou, não sou. Nem ah. quando estou viva, eu te sou. Hum. Mas sou mais estúpido. Aham, uh -huh. ok. Então desafiaram-me, eu digo, eu, eu, eu Salto bué, então tem esta cena mesmo de salto bué, <risos> então desafiaram-me a dar com uma, tipo, e estávamos no Porto, e o Porto na altura, a zona do Bilhão estava em obras, yeah. Tudo e ainda continuava a estar, mas na altura estava, então tinha uns candeeiros presos, de, de trolha mesmo, yeah. presos, aos taipais. exatamente, mm. e acho que foi o Chico que me disse, olha, tu não consegues dar ali com a cabeça, e Não, disse, nós, tivemos, nós tivemos meia hora Fazer, que, Nós fizemos um vídeo e pronto. Isto, é, isto tudo é e um e comentário E por atrás saltei no ar tipo, com, com, com E o falhaste e okay. Falhei falhou. Foi só o segundo E sim, foi só os centrais e zano no -me. Lampião -me mesmo E acertaste? Nós fizemos um GKS de Bebats do Porto é. Ai, como caralho mas, pois, só foi uma vez, mas só foi uma vez Sim, pronto. só tentamos dar, só demos biqueiros Mas vou dizer uma coisa, fiquei com a marca Dentro na alma, porque a cabeça é dura o suficiente. Eu ia pensar porque é que eu fiz isto. Estás a ver quando tu fazes uma coisa? E no dia a seguir tivemos uns anos e estava imensa gente que eu nem conhecia na altura muito bem. Estava aí a mostrar o vídeo a toda a gente na festa festa. Eu estava me sentindo muito incomodado. Estás a ver? Eu acho que para de mostrar. Oh Pedro, E ele disse não, para. E eu Chico a mostrar a toda a gente. E eu, e depois o pessoal, não é? Ah, o coitadinho do Biel. Mas depois, tipo, sente compaixão e é um ponto de ligação. Não, imagina, o ato em si. Foi, foi de respeito, porque eu disse que fazia e fiz. Claro, Exato. Né? mas. Compreiste a tua palavra. Porquê? Mas. Mas por... achas, achas que... foi um desafio, Achas não? que houve é aqui é? uma situação em efeito borboleta em que tu deste uma cabeçada de um, num lampião que provocou um micro temor de terra, que provocou um mar... marmoto, que provocou um tornado que atravessou os Estados Unidos e mandou il... o helicóptero de Kobe Bryant abaixo? Porque, porque foi umas horas depois. Foi umas horas depois, pois foi. E pronto, estas são as, as, as teorias que eu invento assim. Pois e é, prontos. se calhar... Se calhar Continua, a continuo. culpa da morte do morto Kobe Bryant é tua João Paulo. tem o clickbait. Tá. Tá, pronto. Tenho. Castro matou o Kobe Bryant. <risos> tá. <risos> tá. <risos> tipo, já está o título Já está tá o título, já tá o título do, do, do, da primeira parte. O Gabriel pensou que matou o presidente? Francisco! <risos> Raquel. Qual foi a tua pior trip? Tenho assim cinco, assim para pegar assim de cara. <risos> Fácil. A, a minha pior trip uh, é difícil escolher entre duas Ok Mas eu vou dizer a pior porque a outra acabou por ser a melhor Ok Portanto, a pior foi em Amsterdã uhum. Que é comigo? Sim Paulo, Carlos, faz um resumo porque ele vai contar tipo toda a história desde o momento pois. em conta, comprar um guillete, a tirar, não não o que compraram o Nós três somos muito maus a contar histórias Mas qualquer qual, um qual, de qual, qual Querem que eu Amsterdão? conte, é que eu sei a, a, a história? Primeira... A primeira foi uma má tripa Foi péssima tripa eu bati muito mal. Eu também. <risos> Depois, por isso é que não sabes o quão mal é que tu ele bateu. Bate-te mal, mas não te lembras de nada. Mas ele lembra-se... De tudo. Yeah. Yeah. Ok. Foi, pronto. Foi... Uh, Experimentámos a gastronomia local. <risos> Que eu, sou, eu e o Chico muito de viajar e experimentar o que é que se faz é, né? Claro! Uh, eu, eu lembro muito pouco desse, dessa viagem Desse dia em específico Mas lembro-me deste momento Que estou sempre a contar. Que eu estava sentado no banco uh, de, no, Ou seja, que eu tinha lá uma zona com o Michael, Que o Meinkan era, era a patrocinadora ainda, é, ainda deve ser hoje em dia a patrocinadora oficial da Champions Tinha lá uma sala gigante só dedicada à Champions League uhum. Então tinha lá um banco no meio da sala Que era o banco de suplentes Sim uh, Pronto, eu senti-me no banco de suplentes todo, Sóbrio, muito sóbrio, <risos> senti E senti -me, mesmo tipo, os sofás eram muito bons, estás a ver? Uhum. Então senti -me, mesmo tipo mourinho. É. Assim, é, assim, é um banco de sublime. e Mas depois comecei a bater mal porque estava sozinho, estás a ver? Uhum. Eu queria partilhar este momento com alguém. Yeah. E a sala era, muito, era escura a sala. Era. A sala era escura. <risos> a sala era escura e de repente, essa vez, tipo, tinha assim uma parede e depois o pessoal entrava por aqui. E de repente, essa vez, tipo, assim uma carinha apareceu. <risos> Tipo Kevin Art e era o Chico de mim. Porque eu Exatamente, tipo Kevin e eu Eu pronto, só me lembro disso. Des, desse... Não, e depois eu desapareci, apareci, desapareci. O teu estilo é fantasmagórico. <risos> Exatamente para chamar as pessoas que estavam connosco. Que eram duas brasileiras, não é? Yeah. E foi a primeira vez que falei com elas em 3 horas. De, dada a minha moca com que estava. Pronto. Foi muito giro. Eu ainda pensei ir à procura dessas brasileiras, mas eu não tinha nenhuma dessas raparigas. Nem descrição e... tinhas, não é? Pá, nada, nada, não, nada, <risos> nada, mas eu adorava saber tipo o terceiro lado dessa história, que já ouvi dois. Ah, estavam todas chapadas, mas elas estavam tendo uma badge <risos> Uma badge eu estou tendo uma badge E ele contou-me uma, cont... contou -me uma merda, que eu não sei se é verdade ou mentira, eu sobre, sobre aquela noite, que se for verdade, tem tudo a ver comigo, se uh -huh. for mentira, ele conhece-me mesmo bem. E hum. agora vou dizer uma daquelas mas aqui não vejo é penso nisso. Posso, posso tentar adivinhar? Sim. Hã? Podes. Pedir o... O quê? O rapping <risos> ao comer. <risos> e entrar na cozinha. <risos> <risos> Porque fazia assim, isso, isso, isso é de mas eu não também tinha isso. É tu não sabes essa parte? Não, não <risos> parte. É. Lembras-te? Pronto, há uma parte em que, em que nós vamos a um hotel, não é? Pronto, no meio dessa trip. E o, eu e o Castro estamos no bar do hotel. Sim. E eu contei-te que o Castro pediu um rap de 12 euros, yeah, yeah, deu sim. uma dentada e disse não quero estar picante, não yeah. quero mais. Ok? E eu comi, <risos> óbvio. No entanto, antes disso, o Castro entrou pelo bar, percebeu? Aqui há comida. Entrou pela cozinha adentro. O I want some food. Estou em português, em inglês, calma. Eu tenho notas. <risos> é um pormenor que eu já não me lembrava. É que eu não me lembro, mas tem tudo a ver comigo. Eu fico orgulhoso de ter feito tudo fazer isso. É um instinto de sobrevivência. É. É. Exato, é a <risos> <risos> mas depois não comes, és muito chique. Mas depois estás cheio de fome. Pagas 12 paus por aquilo. A pele, <risos> e expor para aí uma hora por aquele rap ainda por cima. Muito bom. É. Prá, muito foi bom. Isso. Mas foi uma, boa... foi uma boa viagem. Eu gosto muito, eu gostei muito. E gostei muito da segunda vez também. Eu acho mais chile. Beça. É o meu nome. Pera a pergunta foi de quem? Ah, a pergunta. Exatamente, a pergunta foi da pergunta. A pergunta ah, foi um um um foi, foi Gonçalo. Ah, uh... A pergunta foi para ti. Acho a pergunta era é... para ti. Isso, eu... Calma, é isso que eu estou a tentar fazer. Não foste tu? Não fui eu. Foi a Mariana. Foi, foi. Pronto. Ok. Ela Porque e... ela queria que o condensador. A a ela ela ela, ela não, não, não. Não, não, não. Essa. Sou eu. Estás num casamento de um casal uh, muito amigo. A meia da noite, a noiva diz-te que se sente um pouco arrependida por ter casado, inclusive porque traiu o noivo. O que é que fazes com esta informação? Depende. Uh. Eu não tenho muita informação. Bem, mas que respeito! De, é que é sou... de quem é que eu peraí, peraí. sou amigo? Que resposta tão <risos> pronta foi essa? De quem é que eu sou amigo? <risos> tu nem raciocinaste um segundo! De quem é que eu sou amigo? Porque isso não é assim? De quem é que eu sou amigo? Espera aí, obessa. Oh peraí! Eu fui convidado então... por peraí, quem? Peraí, peraí, peraí, peraí como é que tu respondeu eu, eu, eu Peraí, das duas uma ou vocês já não não não é não um calma, peraí, a, a, a, não a a resposta, não não não não não não não de quem é que não não não não Calma, calma, calma, calma, não não não não não não não não não não não não não não não não diz um casal muito amigo. Ou seja, dos dois. Estás num casamento de um casal muito amigo. Ah, pronto. É amigo dos mais dois. Mais amigo do casal. Imagino eu, neste cenário hipotético casa... patético. É isso. Se for amigo Criar do casal, lá, pá, não Mas sei. as pessoas são sempre mais amigos do homem ou da mulher. Sempre tá. mais então, amigos depois há sempre neste, um neste amigo caso, Neste caso, parece-me que tu és não mais concordo. amigo do noivo. Para a noiva, te vi contar é porque está com um peso na consciência. Típico. E vai dizer ao noivo. Tipo, e vai, vai, dizer ao amigo. Amigo. vai dizer ao amigo do noivo. Mas faz dizer... Esta noiva é meio paranoica e tipo. vai chorar no teu ombro. Vai chorar no teu ombro. Tu és o melhor amigo. Ela tem Daddy e marados. Então foi falar contigo e comigo? Claro que tu és tipo a UBS. Ok, com tá. Com quem toda a gente Não, conversa. Não, se eu fosse amigo dele, sim, eu ia falar com ele no dia do casamento. Obviamente, eu deixa acabas a esta uma, merda. Ia te deixar viver uma fantasia durante uma semana. É que ainda vais para a lua do mel, gastar dinheiro. Foda-se, já está a paga a lua do yeah. mel. Claro, pode ir com outra, né? Pode ir com outra. Enfim, Mas, é. é eu eu para ti. Bro. É isso que as mulheres Não, para bro, oh, Desculpa lá, desculpa lá. uma gaja que é capaz de ir ah. contigo ou ao, ao altar... Vou-te colocar este cenário. Ah. Provavelmente ele já sabia. Se ele já soubesse, pronto, ou bro, faz Por o que quiseres da tua vida. que achas é disso? É. É? Porque acho que as pessoas quando são encornadas normalmente sabem, só não querem a ver. Mas se ele já tá, soube ah, Mas é diferente, não, mas quando não, não queres ele... ver é como se não ah, tu tivesse visto. Não sentes num processas, não tens consciência. Não, mas... Tu estás ali na festa de casamento de do do, do, do, do, do um grande amigo teu. A noiva tipo, deposita-te esta bomba e tipo... Pai, não sei o que é que fazia. Ok, isso for, isso, que e se ela for a tua amiga? E se ela for a tua amiga? Acabas yeah. com o casamento que na mesma? Yeah, yeah, eu verdade... Isso. E tu fumavas para maços seguidos antes de chegar ao carro? Antes de chegar ao carro? Antes de chegar ao carro, reparava que o carro estava destrancado e fumava mais quatro Oh pá Mas acho que não. Isso é muito um complicado responder-te assim. Yeah. Porque isso, isso é tipo é, tu não me estás a dizer tipo, se eu sou amigo do noivo, se sou amigo da noiva, estás a dizer um casal amigo. Apa. Oh Seriamente, mesmo que fosse amigo da noiva e, e ela me dissesse isso, acho que me ia sentir mal pelo rapaz suficiente para tipo dizer-lhe que acho que era um momento certo yeah. para ela falar. Não era o um momento certo. Mas não tu ias falar, falar com o, com ele? se fosse assim. Não, não, não, não, provavelmente não iria falar com ele diretamente. Se eu não conhecesse o rapaz lá, ninguém... Não, não, não, não, era um, um casal amigo. Agora um ca... ah, temos okay. que assumir que há amizade. Pronto, um casal amigo mesmo, mas é como o Castro diz, é sempre mais amigo de um rapaz do que, do que de uma rapariga. Ou tipo... é Um não, não, não diz isso? Não, num é é casal há sempre assim, é mais amigo. No casal há sempre uma pessoa, mais, casal, amigo sempre uma pessoa mais amiga do que Sim, mas, mas tu usaste especificações de género que vão ser discutidas mais tarde. Pronto, tá está bem. A mas se usa se... Se fosse o meu casamento com a Mariana e a Mariana te fosse dizer isso, aí ia dizer: ia tipo, obrigava-vos os dois a falar. A vocês dois, obrigava-vos os dois a falar. Eu não tinha até essa certeza. Ou então: Não, não, não, não, não, não, não, não, não. E se ela dissesse, por favor, não. Não entrasses, não entrais não não entrais não já, já, ias já, acabar já. com a festa. Yeah, yeah, yeah. O ca... Repara, é que isto não é a minha noite. Se fosse é, o é, meu bro. casamento, isto era noite do Castro. Tu ias estar à noite ao Castro. E é, bro. E é que eu estava lá. Não, para lá, é que já me tinham a noite a mim. O só estava a dar cabeçadas não, no chandelier. É, fazer, é, é que sabe. Já me tinham noite a mim. Isso estragava uma noite a mim, obviamente, que ia ter de estragar te o resto da noite a a noite a Eu as vida ele não. Ele não sou vinha. Eu Pensa sempre na parte, na parte fofinha. Eu, eu não faria nada. Também. Vocês eu não, não fariam nada? nada. Não. Não, não é nada comigo, bro. <risos> ah, não, não, a partir do momento que um amigo teu. Eu, fa olha, experiência olha. De vida, Eu faria exatamente o mesmo. Aconteceu-me exatamente essa merda. Ah, mas. mas oh, tipo... Não no dia do casamento, mas ah, tipo ah, meio ah, ano antes do casamento. O ah, que é que uma pessoa vai fazer? Nada. Não, Eles não. continuam juntos até hoje. Entre marido e mulher, não se mete a não colher? Uma coisa, uma coisa... Mas nessa altura ainda não são bem há marido e mulher, bro. Há mil e uma Por isso? razões... Oh. <risos> há mil e uma razões para as pessoas traírem e há mil e uma razões para as pessoas uh, uh, certo, perdoarem imagina, uma traição. Mas imagina, se tiverem... Quem sou eu? Ok, mas eu acho que pelo... Perdoar é uma coisa, mas tipo, se uma pessoa perdoa, pronto, é tipo, é a escolha dela. Mas yeah. pelo menos tem que saber. Não necessariamente. É coisa... Não, se há uma relação em que está imagina, estipulado que Imagina que tinha haver... sido só uma vez. Se, numa, se é uma relação em que é monogâmica, em eu que, que estás eu estipulado mesmo do que eu não mais. pode haver um, um, um extra, extra conjugal, obviamente. Uma porque... vez, tipo, imagina, eles, é traição, tinham, eles tinham tido uma puta... É uma traição. Eu acho que tu, tás, acho que tu vives num mundo, eu acho que tu vives num mundo. Eu não concordo num não. mundo muito simbolizado muito das coisas que és. Não, não, não. Não tu, tu pessoas pessoas uma saber. não. não, tu podes ter uma relação. monogâmica, podes ter uma relação. Vou dar este exemplo então. Tu preferes. preferes ter uma namorada. Hum. E a, e a tua namorada tratava-te mesmo bem. Hum. Mesmo bem, estás a ver? Fazia o que querias, estás a ver? Quando, tinhas, quando tu querias. Tipo, não havia problemas, era uma relação... Era a relação mais incrível que eu tinha. Mas ela um metia uns me Mas ela um traiu-te uma outra vez. Bro, um, eu preferi não ter namorado. Eu não. Eu prefiro, uma vez, eu prefiro que me traiam e me entretasse... Não, mas você porquê. Era uma eu vez. Ele é porque... disse uma vez, ele disse uma, não, uma, não, outra, uma outra vez. Ou duas, ou três, ou cem, não. ou vinte, ou, ou três mil. Mas vamos colocar este um cenário. Tira. Era uma vez. E tu tinhas, imagina, a priori... Era uma vez, uma vez, foi uma certo. vez. Tu querias saber? Queria. A vossa relação era espetacular. Para queria. quê? Pois, queria. Obviamente mas queria não saber. Sabe nada. Mas não é realidade, meu. Mas é realidade. Não, mas A mas realidade que é a forma ti, como uma pessoa... É a ok, Castro. Não tu, casavas, tu casavas com uma mulher que no dia do vosso casamento ia dizer ao teu melhor amigo que Extreme. te tinha traído e por isso estava com dúvidas? Não, é não, porque não, a razão por... pela qual eu não, ia não. falar contigo... Não, não, não. dúvidas é uma coisa, dúvidas é uma ah, coisa. Era porque, porque ela, não, não confiava nessa pessoa. Nesta pergunta ela está um bocado arrependida. Ela está arrependida de ter traído. Não, de ter casado. De ter casado. Ah, de ter casado Eu percebi só o tipo de traído. Percebes? Não, não, não. Não vais Imagina, vai. Para mim aqui a parte não é da traição, mas a parte do arrependimento. É, tudo, é isso. É tudo, não, não, é não desculpa. É... desculpa, desculpa. Se, se Ela traiu-te ainda assim, acha que não é possível. Para mim, fuleira está Esta pergunta foi a minha Matheus Aguilherme. Não sei. Agora trair, bro. Foi o Chico. Agora trair. Este cenário já estava tudo desesperado. Agora trair, mano. Deixa eu passar só. sua. Claro que não. preferia estar 10 anos com uma pessoa que em um ano 3 meses eram porreiros. Estás a ver? Como acontece na uma parte dos casamentos. Ou por fin está. E. Oh, é não, eu fiz eu sei. Mas imagina, não se trata. Mas espera aí, e essa pessoa nunca traia? Hum. Ou estás com uma pessoa. E mano. Os 10 anos são incrível, top. Incrível, bro. Grande E ela folas, tem uma, uma escorregadela. Eu só uma. peço. Por, só peço, é, tipo, por que é que achas Chego. Bro, porque acho que é importante. Tudo que não. Tudo se tu não sabes. Não é, não é a realidade, bro. Eu tá me, eu tá Exato, indo... não sabes, não existe. Mas, mas porquê que eu não. Mas eu quero saber, eu quero saber o que é que a realidade tu realmente é. Essa, tipo, bro, imagina, não é Eu gosto de sofrer, imagina, eu gosto de saber tipo, das coisas. Foi, imagina, imagina. Porque e, isso eu, é uma prova. Imagina, e vou, vou, vou agora, tipo, a entrevista não, não, não, é, não, é, não, é, não é sobre mim, mas vou-te colocar neste claro, cenário pelo qual eu que já passei. Eu namorei com um gajo que teve mais de metade do namoro apaixonado por outra pessoa. Hum. E agora eu também fiz isso. Ok. Pronto, agora estou a realizar isso. O que é que é pior? Tu estás com uma pessoa e estás apaixonado por outra ou tu adorares aquela pessoa, amares, mas tipo, foda-se, estavas numa noite, tipo uma merda, tipo foste para a cama mas, com uma saca, só mas uma eu não vez. Mas eu não, eu não censuro, porque, uma, porque tipo, pode acontecer, eu não estou a dizer... Eu censuro eu em manter uma relação e não estar tô... tanto apaixonada por não, outro. Não, não, não. Sim, isso eu concordo plenamente. Mas agora, não estou a dizer que censuro que tenha havido esse caso. Eu não sei como é que eu reagia. Que eu saiba, nunca me aconteceu. Hum. Não sei, não posso dizer... Tudo o que eu estou a dizer é suposição. Ah, ah, mas, ah, tipo... Nunca te contaram. E eu aquilo eu posso que queres dizer, acreditar? O, o que eu posso dizer é que oh. eu gostaria de saber. Hum. Ou eu quero acreditar que se eu soubesse ia ser melhor para mim do que se não soubesse. Bom, também é verdade que se a pessoa que está contigo gostasse, de te conhecesse verdadeiramente, te iria contar. Porque lá yeah. está, e é uma prova, tipo, se não, sim, se sim, não sim. tens sim. coragem de chegar à minha beira e yeah, falar yeah. do que se passou, mas é porque se calhar não, não gostas yeah. de eu, sim, não eu, não eu não gosto bem. muito estas coisas de provas e... e um... Não é uma questão de prova, é uma questão de conhecer e... verdadeiramente a pessoa, imagina. Sim, não... mas a pessoa eu disser, conta-me é, sempre essa. assim, conta-me sempre, se fizeres merda conta-me, eu vou contar. Se fizer merda, ou conta. Sim, pois. Mas na minha cabeça... A minha e é gostava, -se, e também, mas Se fizer não me contes. E também gostava que me contassem. Hum. No, no momento certo. Yeah. Não chegar à minha beira e contar. No momento certo. Mas há tantas atenuantes tantas atribuições, yeah. se a relação a... for uma... Há pessoas que tipo em dois meses não fodem, em três meses não fodem. Mas se mas, juntas. Isso, mas estás atribuições. não tem nada relação... a ver com a relação ser boa ou não. Não, mas normalmente quando as pessoas não têm intimidade física Ent é a relação... Depende tão... das pessoas. É um, o Castro é um, um homem de sangue latino. É, é muito sensual. Querem continuar nesta pergunta? Podemos não, passar à próxima. próxima. Vamos passar à próximo É melhor. é melhor Quem é que fez esta pergunta? Foi, Foi Francisco, Chico. claro. Castro. Calor, meu. Castro. O que é que... Apesar da aceitação pública, continuas a não te considerar um ilustrador. Não, foi o Chico? Não. Não foi? foi a é a cabeça? Não me dou duas é que não... Já falei sobre isso! Pronto! <risos> sobre ele isso. é famoso, ele... famoso! É verdade, é verdade não, tu já falaste sobre isso. É verdade que famoso! Foda-se, o... Qual é que é o problema de... de, de, de... O Alvin é mais conhecido que eu! Há muita gente mais conhecida Pronto, que tu não tá, é de, parte... de alguma não forma tens... tens não, um... não, não, no dia que eu chegar a ser mais. No dia em que eu for mais conhecido com o Alvin. Não é muito difícil. Pois é, lá está, não é. Mas não sou, por isso não me digas isso. Mas queres ser? Eu não. Porquê? Porque não, há é um objetivo, cara. Então, qual é, que é o teu objetivo? Hum. Um objetivo é que existam tipo, pessoas que gostem do meu trabalho e que futuramente. Já o existem. Um Pronto, é esse o meu objetivo. E melhorar cada vez mais. Mas mais pessoas. Não, ser o melhor cago de Portugal, escrever. Humor. Então isso significa que tu vais ser. Sim, mas caguei para a cara. A cara eu é não quero é é ser cara. melhor mas do Alvinho, tem... é o ser melhor de Portugal. Certo, mas a partir do momento em é? que tu. Naquilo que eu faço. Sim, naquilo que tu fazes. É que mas tu quando tu, tu chegares a esse momento, já vais ser um ilustrador ou vais ser um gajo que faz desenhos? Mas eu não é. Em... Não é os desenhos. Eu não sou, Pás, vez... eu não sou ilustrador. Eu... Tipo, não, é... não é pelos desenhos, é pelo... é pelo conteúdo que faço. É pelo humor. E é pelo futuro conteúdo que vou fazer. É isso. É pela escrita. Sim. Reconheçam-me por isso. Ok. Farias ser reconhecido como guionista? Muito mais. Guionista de? Hã? É? Guionista de. Telenovelas. Como é que seria a novela escrita pelo Castro? Então, havia um puto que era uhum. Mongolide, 3021. <risos> porque não pode? Quer Qual? dizer, pode lembrar uma representação. Representa vida na cheiro. Representa vida nas cheiras. 3-1021. Só que o puto era mesmo era mesmo fixe, porque o puto tinha 3021 e era autista. Tipo, o, o, aquele filme de Bruce Williams, sabes? Ok, ok. Tipo, então o Bacán sabia fazer ué merda, tipo sudokuza e caralho. Então o puto era muito bom <risos> a jogar Pac-Man. Ok. Então ia ao campeonato nacional de Isso é uma novela, para já. Porquê que não pode ser uma novela? Exato. Não, porque há traição e. A é, já, natural, onde é, que está a novela eu aí. É nas traições ah, e na infidelidade. alguém que morre. Até agora só vi um documentário. Até agora só vi um documentário, que era ah. novela. Por que é que tu, para ele, é de comentário, mano? <risos> tu é Mano, um de comentário, mano. Um documentário é quando tens pessoas que <risos> <de> viram um naquilo <risos> a falar sobre aquilo. Ou não, pode nem ser assim, mas, pô, mas tem que ser só. Mas sobre a história é história, é factual, é, é rico. É tudo menos um documentário, isto <risos> tudo tudo é mais. Não, não, não. Isto é novela. é a parte da novela. A intriga, o amor. O Calma, porque o puto porque... ainda não cresceu. Porque Isto porque... é toda a backstory não. que o leva depois não vai ter a ser um. E, e, é e tem que ser, tipo, imagina, eu puto... Quem é que era o ator que fazia isso? Pedro Grange. Então o puto andava com dois relógios. <risos> é mais parecido com um nutrição que eu conheço a nível de... <risos> <Desculpa>. <risos> Ai meu Deus. Jesus. Ah, oh, não, estou a brincar. Tu disse novelas, eu mas conheço. Eu estou aqui. Mas eu gosto muito <risos> de Pedro Ranger. Sim. Sim. Os dois relógios então, <risos> não é? <risos> Francisco, olha, só tens direito a três perguntas, lamento. Pronto? Não, mas depois há uma, há uma que é para todos. Yeah. Então, <risos> aparentes ser uma pessoa muito confiante, mas artisticamente não. Porquê? Ok, João. Ui, ok, João. <risos> é tão fácil, é? Um, Uma possível resposta, porque há 30? centenas de respostas, mas uma possível resposta é... A minha expressão artística é uma expressão, para mim, muito viva daquilo que sou. E como eu sou perfeccionista, obsessivo, demoro muito tempo a terminar. Então, quando chego à, à, à fase de lançamento, de ter confiança... Os vossos, no, os vossos, no seguidores, os vossos <risos> seguidores sabem exatamente o que é que tu estás a falar ou vais ter de concretizar? Não, não, vai ter, não, de não, não é, sabe, é tudo etéreo, são várias coisas. É o quê? É um documentário? É um álbum? É um. Não, exato. É 30 mil coisas que eu... Eu não tem um que especificar um, aquilo que faz, eu estou a falar só a, a, a persona dele é artística. Sim, okay. sim, sim, sim. O oh. Alden Nevermore, o meu handle de Instagram. Mm. É uma persona artística. Mm -hmm. e... se expressa de que forma? Expressa-se de forma musical, uh, expressa-se de forma narrativa, mm. até, até um pouco de maneira uh, académica por assim, nestas teori, teoritas que eu faço uhum. é, é, uma, é, uma, é uma personagem diferente hum. que, que vive eu gostava, em mim e que se expressa mas que quando, quando eu próprio, porque não deixo de ser eu olho para aquilo que aquela personagem fez no momento mais avançado já não me identifico ou tecnicamente já acho que estou capaz de melhor tecnicamente ou seja, se for uma letra já sou capaz de escrever uma letra melhor no caso do, de, um, de um livro que estou a escrever desde 2 de maio de 2019 tenho sempre mais um capítulo mais uma olha agora vou mudar completamente a backstory desta personagem estou sempre a fazer isso Sim. o que vocês acham sobre isso? eu acho que é uma estupidez gigantesca Mas não é, desculpa, eu, eu acho que é um, para começar uma arrogância de parte dele <risos> achar-se melhor que o que está não, não é isso achar que de facto melhorou e como tu disseste, é, foi que tu disseste, desculpa estás a ver? porque uhum. eu acho que ele, isso vou ser muito sincero ele é muito criativo, uhum. mas a criatividade dele e a capacidade dele é muito diferente da minha, por exemplo uhum. ele é uma pessoa muito lógica uhum. na parte criativa uhum. mas não deixa de ser criatividade uhum. uh, mas é uma coisa muito mais pensada e muito mais pesada, ok só que, não tendo feedback seja de uma pessoa, seja de dez eu tenho a certeza que ele, como, como ser artístico, iria estar muito melhor agora, 2021, Agosto, do que se tivesse mostrado já trabalho às pessoas, do que agora neste momento que não mostra. Okay. Ou seja, como amigo dele, uhum. tipo, acho que... Acho e que, acho que, continuo a dizer para lançar. Eu não perder a esperança. Mas, mas, mas eu gostava mesmo porque eu acho que ele tem talento. E o talento é relativo. Porquê é que falas em esperança? Porque, Porque... Já, é o as... já estás à espera <risos> que as coisas aconteçam. Esperança vossa, mas não dele. Não, pois... Já tive momentos. Eles... Exato. Momentos em que, em que mas, estou mas focado nisso. Faze mas fazes-me uma coisa. Se a coisa nem sequer existe fora... Mas eu já ouvi. Já existe. Existe. existe. existe. existe. existe. Ah, já, Sim, muita ninguém. já muita gente viu. Então, mas eu quero vê-lo a lançar. <risos> ele mostra a muita gente. Eu peço, eu peço muito feedback hum. direcionado. Mas ao mesmo tempo não é público. Mas qual é que é o teu medo? Olha... É uma boa palavra para utilizar. Uhum. Uh, o meu receio é, é ser reconhecido. Vou-te explicar. Uh, aquela personagem, digamos assim, uhum. tem que ser vendida. Certo. Ok. Tens que a comunicar. Claro. Mas a maneira de comunicação daquela personagem é apenas e só a arte. Entendes? O Francisco. O Francisco Pais Rodrigues dá entrevistas. O Francisco Pais Rodrigues faz press releases se forem precisos. O Francisco Pais Rodrigues tem um podcast em que fala e dá as suas opiniões. O Francisco Pais Rodrigues pode escrever textos. Pode que se possa promover o que for, entendes? Por exemplo, se, a, se alguém me convidasse para escrever um texto para uma revista, já aconteceu e já recusei. Se alguém me convidasse para isso, o Francisco poderia aceitar. Tinha que medir o que é que, qual era a relevância daquilo para ele. Uhum. O Olden Nevermore não. O Olden expressa-se através daqueles veículos. Certo. Ok? Hum. Só que esses veículos... Não saem porque... Mas não, não respondeste à minha pergunta. Ok. O meu receio... É de que É de que... Uh, tenha que... Tenha que me tornar no Olden Nevermore. E está lá a palavra Nevermore por uma razão. Ok. Isso parece-me uma justificação ótima para nunca fazer nada. Mas... Não, eu faço essa coisa. Não, não, não, termino não. Nada, não, termina não termino nada. Não termina nada. Não, não, não sei. Nada. Olha, lê-me outra vez o mapa astral, ela está lá. Não. Essa Beça. é a resposta. Man. Beça. Epá, agora vamos sair da onda existencialista. Vou aqui riscar uma destas perguntas que esta, além de ser vazia... Não, já, já faço, já faço, já faço. Ai, desculpa. Já desunciei a pergunta não Fui eu que fiz a pergunta Não, não, esta não, esta não, esta não. Uh, esta, por acaso, até fui eu. Vai voltar a repetir o grande enclausuramento de 2013-2018? Nunca. Ainda bem. Ainda bem. Só agora é que me bateu E assim uma coisa que foi Não, lindo. Não, não, não irei, não irei. Não foi 2018, foi do num bom assalio, grande enclausuramento. Foi finais de 2017, foram 4 anos e meio, essencialmente. Mas não, não é, repetir. Não queres explicar às pessoas, pois não? Ah oh, posso explicar. Não tenho interesse. Namorei durante 4 anos e meio. Eu acho que tem interesse porque há muita gente que passa, que passa exatamente por aquilo Pronto, que tu passaste. Pronto, é assim, então eu só tenho palavras para não o fazerem. Eu namorei durante 4 anos e meio, nesses 4 anos e meio a minha vida social foi ao lodo e não compensa. Felizmente tem estes dois macacos aqui que tipo, yeah. mantiveram sempre presentes na vida deles. Precisava de um gajo para beber o Porto. Exatamente, <risos> este precisava de um gajo para beber o Porto, este atendia mais chamadas, pronto, estava feito. Uh, era o, era o que aconteceu? Na verdade, era isso. E, mas não o façam, deem sempre mais valor aos vossos amigos. Não ah, é que... não o façam. Se, quiser, é, se não quiserem fazer, não o façam. Exato, exato, exato. exato. E não eu acho que sobretudo, sobretudo a montante sobretudo a montante avaliem sempre se vale a pena estar com uma pessoa que vos afasta exatamente, dos vossos amigos Exatamente. exatamente também exatamente, não querendo exatamente. diabilizar a rapariga não, não, não sei não, quem não, não, é sem nada contra alguma, sem alguma, a pessoa se sobretudo estrela. sobretudo ah. o efeito que tem em nós estar com uma pessoa que nos afasta dos nossos amigos também <risos> é preciso ser avaliado falta uma para ti Castro a Nightlife continua a ser em Portugal O que é? O que é? O Esta aqui eu não sei o contexto A Nightlife continua a ser em Portugal Não, foi? não sei o que isso quer dizer. Mano, Não te lembras Nightlife em Portugal não, não, não, não te lembras de um e-mail que recebeste Antes de ir para a Bélgica ah, <risos> é, e a Night Live continua sempre. Como é que eu sei? Melhor as perguntas que são para ti, o contexto do que tu conheces. Agora tu eu eu sou o teu biógrafo, é para entre... isso que eu Direi existo. Não, não a ver? Eu, não, eu não, não tenho exposição nenhuma é, artística vai. porque eu sou biógrafo é, do Bai Castro. Sim, sim, sim. sim. <risos> não, tipo, dá-se bem. Eu não sei que é, que é que eu o que é. Queres que eu diga o que é, Eu não sei o que é, não sei o contexto. basicamente isto para fazer muito resumidamente. Eu na altura estava com uma rapariga e fui para a Bélgica, okay. para casa da tia dela. <risos> Ele vai na -me cadeira Ele vai para o microfone okay. e... e o que é que não podia levar? Pronto, Tipo, não leves <risos> de sampoa porque então O número de O, o número, número de, de... de piúras exato ah, E eu grisei-me, pá, e eu, eu pronto. Foi só isso, e mas depois mas, mas, p... mas chegar lá e não é nada assim Era uma mulher até muito simpática A partir das 20 horas não há barulho nenhum Nightlife é em Portugal Era uma das frases, Sim, das senhora. instruções desse e que idade é que tinhas? Tinha 21 Ai, Deus. E ele olha para mim para confirmar, vês? <risos> Uh, de, Deixa-me não, não foi há não isso foi Não, foi? foi em 2017. Exato, foi Andes há foi, anos. Tinhas 23. 23. Pronto, 21, 23. Ah, devias sim. gostar mesmo dessa. Não, estou a brincar. Não, sim. E eu, não, ele queria mais ir à Bélgica do para a rapariga. As meias são assim um tema, um tema contínuo na tua vida, já percebi. Há, ah. há vários momentos da tua vida em que as meias desempenham um papel importante. É verdade, Exato. mas já lá vamos. Já lá vamos. Mais à frente. Vamos às perguntas dos patrões, vou escolher duas. Escola. Vou escolher duas. Ah, duas? Ah, põe <risos> ah, é sete. foi o bacana que deu 10 paus. As duas mais interessantes. Ah, yeah, um bacana, 10 paus. 10 paus. Ganda Props ao Diogo SXS. Exatamente. Mas não é esse. Olha, é e ponham um, um like e, e subscrevam essas coisas que nós nunca dizemos. Tornem-se patronos. Tornem patronos. Façam. Yeah. Ajudem. se patronos 2€ euros por mês. Mas nem é -se para ser patronos. É tipo, já sabem que o like ajuda a crescer. Sim. Okay. E comentem Metem a merda de um like Comentem a dizer A Bárbara do Castro está tão bem aparada Os olhos yeah. do Bessa são tão profundos Fazia não, Pronto só verde. mas cena assim meu, yeah. Não custa nada e porque porquê é que não te elogias a ti próprio Exato bro. Aquela cena da humildade é, Aquela, aquela falsa humildade, é, humildade. Tipo esse Esse ao Gil Esse que é? Esse Gil Gil? Ah esta ondinha no cabelo oh, Sim Cortei ontem Cortei ontem A mim próprio Não correu muito ah, bem desta ser vez pode ser. Perguntas do patrono Daniel Costa <risos> Vou escolher okay. as mais interessantes São todas interessantes, é verdade Mas vou escolher as duas mais interessantes Preferiam Isso foi a pergunta... Ok, está bem, está bem, tá bem, tá bem Preferiam Eu demorei um bocadinho a chegar lá a entender Eu, também, esta eu pergunta. também, eu também tu viste? Okay. Vi, vi, vi, vi. Preferiam fazer uma homenagem Com a gaja mais boa de sempre Mas em que o terceiro elemento Era um de vocês Ou é boa. Cada um fazer uma homenagem com duas gajas que tenham feito swipe, swipe left no Tinder. Eu partilhava um momento com o Francisco na rua. Exatamente. Sem problema, mas nenhum está com o Chico. Como com é? Com com e com já dois. tive com o Chico e momentos de merda, não ia estar com o Chico Para em aí, bons mim, momentos. E comigo, e comigo tens? Não, ah, não, estás a Chico. já tive com eles dois em momentos chatos da minha vida, agora ia até um momento bom. Exato, isso Só porque também, é que é uma pila? Já vi tantas pilas na minha vida. Já. Yeah. E tanto um como o outro. Estava tipo, a ter um homenagem com duas gajas que me davam um swipe left no Tinder. Tipo, Mas qual é que era que qual é... a quem tu darias? A quem swipe eu left. daria? Ou quem encaraste? Tu... Não, a quem tu darias. Ah, se eu daria. Então, tu não estar. Com, acho que é essa a lógica, não uhum. é? Tu não quererias estar com ela. Não. É isso. A, a questão aqui, a, a presunção inicial por isso, é que, por isso é que para mim a resposta é evidente. A presunção inicial é de que nós estaríamos peruridos em estar sexualmente no mesmo contexto do que Não. For. Quando é completamente ao contrário, pelo menos na teoria. Porque já houve oportunidade de eu e o João Castro fazermos isso, mas não aconteceu. Porquê? E não foi por falta de vontade minha. Porque? por falta pelo Foi por falta de perceção de que havia cenário da parte dele. Ok, não percebeste, não sentiste o momento. Ou não quis, ou não quis? A cena é. Pronto, agora vou pôr tipo na mentalidade. Mas eu acho que é uma pergunta até bastante tipo. Que não interessa se fosse a mais boa. Exato. Certo, mas imaginem, mulheres, vamos-me pôr tipo na perspectiva teórica da cena. Se eu estivesse numa situação dessas, não convosco. Eu curtia que os gajos interagissem. Vocês faziam isso? Não, porque eu não tenho interesse. Com o Castro, não sei, que o Bessa faria. Ok. Castro está ofendido, não, não fiquei, ficaste? Não fiquei, Não fiquei, não fiquei. Não. Eu, fiquei ofendido. Uh, uh, uh, eu sinto uma atração suficiente pelo Bessa para o comer, obviamente. Física e emocional. O Castro, não, não, não quer partilhar essas intimidades com, com ele. Eu não olhem assim para mim, eu não tenho problemas nisso com isto não, não, Mas tens que responder No entanto, é há aqui a questão de, de... Se eu nesse momento conseguiria fazê-lo eu teria essa pois. vontade Não yeah. sei se teria Eu estou a dizer que estaria mais próximo de ter cabeça Mas eu nunca estive sexualmente com um homem pois. Ok já Está, está respondido? Acho que é uma boa resposta Mas, exemplo, é fácil. Ah, está, está. Pois Falar mal, fazer a chamada Torre Eiffel. <risos> Portanto, vamos passar à próxima fase que é quem disse o quê? Lavar quem? roupa. Vamos passar à próxima fase que chama lavar roupa lavar suja, roupa literalmente. Suja, mas com dignidade. Não há dignidade. Com dignidade. É com dignidade. Tá com dignidade, bem, com dignidade, com tá bacana, com dignidade essa. E com eu dignidade. sou uma pessoa que não fal... não falto à minha palavra. É verdade, okay? Gosto de me juntar ao Castro contra o Francisco? Bem, é Sim. Ah, então, lance, obviamente. Obviamente, obviamente. Já lá vamos às discussões do, do Gonçalo e essas picardias. Um é Ganhei muito dinheiro em Ethereum hoje, só para dizer. Hã? Nada, nada. Bolsas. <risos> Temos aqui um bolseiro que também é Isto é bolseiro, meu menino. Já lá vamos. Sou um privilegiado pela atenção que o Castro me dedica. Ele não valoriza as pessoas. Está então, fora que eu sou viável. Foi a Mariana que isso, disse isso. Foi, exato. Oh, não, eu não fui. Eu não fui. <risos> fui eu. Fojes tu que disseste isso tipo Castro, dicas a ti próprio. dizer isso. Não. Não. <risos> não, mas mas diz, eu não. vou repetir a frase: sou um privilegiado pela atenção que o Castro me dedica. Ele não valoriza as pessoas. Foi Gonça? Não. Foi, foi Chico? Sim. Foi Chico. Foi Chico. Foi Chico. E eu até disse que foi a Mariana no início. Pô, eu digo que tu vai tempo. Isso vou-me privilegiar por, não, eu, por, causa eu disso. por causa disso, porque tu não valorizas as pessoas. Tu não, claro, valorizas. não valorizas as pessoas, não? Não, não, não, não, é mentira. Não, não valorizas as pessoas, tu valorizas as pessoas. Valoriza uns... ou não valoriza? Vamos, vamos por aqui, essa questão é relativa e foi o que a lancei. João, eu explico-te: oh. tu valorizas algumas pessoas no teu círculo próximo. olha me nos olhos quando falo contigo, por favor. Oh. Valorizas algumas pessoas. Pisa-me na boca. <risos> Ele não te quer, não te quer, eu quero essa. E dá-me a mão. Aquela <risos> é boca de mal, não é? Estamos num <risos> sentido E a minha, que é de é é azul, caramba, que é muito melhor. Espera lá. É lá em de cangro! Eu morro é um de cangro. <risos> tu morres de cangro light. Exato. Diz, desculpa. Queres ouvir? Quer? Não, não valorizas as pessoas. Isto é um momento. Isto é um momento. Não tu sei. valorizas algumas pessoas do teu círculo próximo De uma maneira Fox. muito seletiva e, e isso é um privilégio Porque há pessoas Que tu poderias valorizar mais Que a generalidade das pessoas valorizariam mais Na tua situação Que tu não valorizas Certo Amizades e assim, que tu te esqueces por completo, por exemplo. Pá, é a tua cena. A minha situação, que situação. É, tu, és uma, tu és uma pessoa uh, que, que, tem, que tem alguma tendência a estabelecer Ra laços de sociabilidade ténues. E eu também, eu percebo isso, eu identifico isso em mim e em ti. Entendes? Há muita gente. Olha, nós os dois na noite. <risos> <risos> Quando eu faço assim é porque é <risos> sério. Nós os bem. dois na noite. Nós chegamos a um sítio <risos> um <risos> e separamos-nos durante três horas. Vamos a falar com pessoas random que, que, que gostam à partida de nós para temos uma conversa. Passado três horas juntamos-nos, é assim, nós e um, o, um grupo mais próximo de pessoas e estamos juntos. E o Castro com menos de 120 ah, euros do, no bolso. Atenção, sim, tanto, tanto é um... pagaste bebidas ali à ala esquerda da Pérola sim, Negra. Sim, sim, sim, sim. E a minha não Chico nada mas ao resto da malta <risos> vá, pô, por, é, swipe, é, swipe, é swipe card. O propósito para a minha, card, já sabem enquadrem-se ali na ala esquerda e passa lá o A partir de outubro já sei onde é que vou. Sim, sim, sim. saiam para o Castro saiam com o Castro eu e o, Chico, eu e o Chico temos de estar ele lá é de mas temos de estar Castro. no <risos> essas pessoas só gostam de ti porque lhes pagas bebidas nós gostamos de ti porque Nem lhe fazemos porque. festinhas quando ele está a ligar para, a, para a nós a perguntar <risos> o número do cartão o pino, não é? que eu, eu esqueço eu, já ouvi dizer já bem. ouvi dizer é, <risos> satisfaz esta resposta? não, porque eu sei lá eu acho, eu, acho, eu acho que faz o que é que é importante tipo, eu, eu ter, eu ter as, minhas, as pessoas que eu gosto próximas de mim. Uhum. E, as não... pessoas, e as pessoas de quem gostas e que gostas de ti, mas que não estão assim muito próximas. Mas toda a gente está a próxima de mim o suficiente, para mim. Para ti. Tipo, eu gosto muito Eu gosto muito do Once Não está muito próximo de mim, no sentido em que não falámos claro. Eu sei, eu sei, eu sei. Não está muito... Agora, é uma pessoa que eu gosto. Eu não tenho necessidade em falar com as pessoas, só com algumas pessoas, estás a ver? Um, mas isso é, é, é... Ah lá está, eu, tenho, eu gosto de saber as pessoas que eu tenho, a minha beira. ver. Uhum. Gosto, e, e quanto mais, mais... E não é tipo ai, mantém, estás a ver aquelas frases de Tumblr, mantenho os inimigos a afastar, yeah, é, é, mantém os inimigos é. felizes, os inimigos a, a caralho essas merdas assim. Não, há uma, há, eu acho que falta, falta um falta um ponto a essa frase. Como é que é? mantenho os inimigos perto... Os inimigos ainda mais perto. Ah, é, os amigos é perto e os inimigos ainda mais inimigos perto. Ainda mais perto. Mas eu não tenho inimigo, e as mas namoradas sei. e as amigas da namorada ainda mais perto. O oh, quê? Yeah. É. Okay. Pois, se vais ao aniversário delas, quando não vais a aniversários de amigos teus, há um sinal grave. Não, não, há. Ah, eu vou, eu vou... Isso é verdade? Não, eu vou dizer o que é que se passa <risos> com a minha vida. E eu ando sem vontade de fazer as coisas. Quais coisas? praticamente tudo. Incluindo ah, Incluindo, tipo, tá Incluindo como estar, com, estar com os amigos, o lavandaria então, mas, mas... Chico está aberto. <risos> <risos> <risos> <risos> então, mas, não, não mas... está, não está. Isto é, tem, tem uma coisa muito fácil de dizer, é por pessoas, e por vocês também, hum. para algumas pessoas eu faço, eu faço sacrifícios. Hum. tipo Eu tenho que estar ali quando não quero estar. Ok. Estás a ver? Hum. Mas é um sacrifício, tipo, não é semana assim, semana assim. Hum. É uma vez por mês, uma vez de três em três meses. Certo. Eu vou fazendo sacrifícios por pessoas que eu gosto. Hum. Por isso, tipo, e não me venham cá com merdas, não é? É um sacrifício que eu não queria, eu não, há situações que eu não quero fazer que faço por pessoas que estão comigo. Ou seja, se calhar aqui o que falta é contexto, imagina, tipo, na perceção deles, na perceção Para dele, lá, se que calhar for, tu é faltaste. Não, é o que for, não é? É, eu tenho algumas pessoas que eu podia fazer alguns sacrifícios, por outras não vou fazer. E se certo. nesta fase da minha vida eu não quero estar com pessoas, certo. quero estar sozinho, é o teu direito. Eu não vou estar. E antigamente estava. Ok? Antigamente ele fazia o chorinho e eu ia ter com ele. É, ver? eu, Verdade eu, mentira? Isso fui eu da última e vez. E agora bem. não, preciso estar, não eu. Quero, quero estar sozinho, okay. preciso estar sozinho. E com isso me invalida que não gosto das pessoas que façam anos. Não, de... não gosto de toda a gente. Ninguém me faz mal de mim. Okay. Mas estou na outra fase da minha vida. Yeah. Gostaste? Gostaste? Eu também faço sacrifícios para vocês. Há momentos que eu não queria estar aqui, estou aqui. Há dias que eu não queria fazer o podcast e faço. Há dias que eu não queria ter reuniões e estou a ter uma merda rindo muito estúpida. Eu demorar 10 minutos a dar duas horas porque ele não se cala está a falar de merda. Mas, mas, mas tu, fazes, mas tu fazes, isso, fazes isso por eles ou também fazes isso por ti? Pelos dois. Mas, mas, não, não, não. Ele faz por nós porque ele não valoriza minimamente. Okay, Claramente também. não valoriza. Não, gravar grava. As grava. pessoas estão a dizer que eu não valorizo. Gravá grava. grava. Certo. Já discutimos mais este ano do que em 10 anos de amizade. É capaz ser verdade. Quem é que disse isto? Não fui eu, mas acho que é de ser verdade Se fui eu, não me lembro não. Se, Portanto, foi o Castro foi tu. É verdade é verdade, é verdade, sim. É verdade. Não, não me lembro de nós termos tipo, discussões tipo tri... Sem ser discussões triviais Discussões de chatice Não me lembro de nós termos Discutiram porquê? Oh, por merdices também, na é verdade por causa, não, é por causa do podcast? Não, neste último ano Por causa do podcast Mas é normal, quando trabalhas com pessoas É normal haver confronto de ideias Qual é que foi a pior discussão? Não sei, não, não, não. Uma pior? Eu não recordo as coisas. Recordo, tipo, recordo. Sei que discutimos, sim, isso sim. Me... estás a ver? Exato, Ai, e se é me que lembrares que... do assunto, sim, sim. Tipo, provavelmente é um assunto mais sensível porque discutimos sobre ele, mas tipo, não é maior que outro. Yeah. Não, por exemplo, eu agora posso ser muito sincero, as discussões que eu me recordo, porque eu não me recordo as que foram genuínas, foram aquelas que eu provoquei. Mm. Porque eu tenho esta característica. Porquê? Porque eu me gosta de ver fodido, sabes? não, não é porque as pessoas pessoas porque uma reação porque as pessoas, exato, reação. porque tu precisas da reação das pessoas para perceber o que é que elas querem onde é que elas estão o conflito, é o, o problema, desconforto é verdade, faz parte exatamente. da nossa sociedade mas até que ponto, até que que ponto isso para ti não é uma forma de tu te proteger provocando desconforto nas outras pessoas, não não, não, não, não porque de eu des... também fico desconfortável hum. em certas situações ele fica desconfortável eu coloco-me a mim numa posição de desconforto ao pôr o outro desconfortável mas isso depois é uma pessoa tem muito de confronto Sim, Quer dizer, ela é uma pessoa de, de confronto, mas quando o confronto, tipo verbal, obviamente, estou a uhum. falar de confrontos sim. tipo é estruturado, mas quando já aconteceu, quando, quando passa por uma coisa mais tipo foda-se, estou forte, esta merda, yeah, isto yeah, acaba, é... tudo vai tudo que caralho, estás a ver? Aí já, ou seja, ele nota-se que não gosta disso, ou seja, certo. ele gosta do confronto, está tipo controlado, ok? É um e ele é está, a discutir, está a discutir, eu estou a discutir, eu estou a discutir. Porque mas tu... as coisas estão. Desculpa, Paulo. Desculpa, desculpa, não, interrompe te desculpa. Não, desculpa, João. Desculpa. Eu, eu, eu, eu, eu estou a ser muito honesto Não, pedido, mas, é, mas é isso, é tipo, ele, é, ele discute, mas, é, mas obviamente quando as coisas. é normal as coisas depois passarem. Certo. Vou dar, vou dar um exemplo. Houve aqui uma vez que estávamos a discutir. Eu estava um bocado chateado nesse dia. Porque também é normal as pessoas estarem chateadas. Claro. E um, já não sei de que é que foi. Acho que foi de ir a um, a um, a um festival, a um espetáculo. <risos> Ah. E eles disseram, ah, isto então vamos por votações, estás a ver? <risos> e eu que não queria, eles dois queriam. Então eles dois disseram, ah, então vamos. Eu disse, não, isto não é uma democracia, estás a ver? Isto também não é uma democracia. Não é. ou seja, o indivíduo é maior do que a parte e não é, para mim não é mas isto. então pois quem que manda não, não, e é verdade mas também há coisas em que mas também em defesa do que o Castro está a dizer agora também há coisas que se um tem a ideia e acredita ah, sim, que é aquilo certo. é o melhor não é por ser a minoria que a coisa não acontece claro. não, sim, por sim, isso, então, é. isto é em defesa dele é quando porque os indivíduos porque os indivíduos são importantes ah, okay. E, tipo, e ninguém é só isso, porque quando... não são substituíveis quem é que ao contrário. acaba sempre por ceder mais vezes. Não concordo. Eu acho que é quem não, não, a, resposta, a resposta a isso não é. Não concordo. Não, a resposta não concordo. a isso é um número de pessoas. Não, eu não, eu não concordo, concordo, porque concordo porque o Castro ai, levantou a mão. Okay. Quem está a ouvir, não sei. Eu acho que todos fazemos. Todos <risos> fazemos. O castro é, o castro vezes... é o Castro que faz mais extensas por uma questão muito simples. Dá menos trabalho é o gajo, não, também, na parte dele ele pode pensar nisso é verdade, tipo, não me chatei, mas é, é, é, é a pessoa com mais resistências ok ah. por isso ela acaba por ter que ceder mais vezes certo. porque é menos aberta à experimentação à okay. discussão, etc e isso vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer certo. que eu tenho que terminar porque eu sou obsessivo estou <risos> a brincar uh, não, não, mas, mas é um bocadinho. Uh, que é, tu só aprendes na zona de desconforto sem dúvida, tu sem não, dúvida. Tu na tua bolha não aprendes há uma zona de desconforto na qual aprendes e há uma zona a partir da qual rejeitas de aprender. então é saudável em alguns momentos e temos que saber escolher e eu não, não, não estou a dizer que sei porque falho muitas e muitas vezes uhum. em que podes procurar ativamente o confronto de ideias nomeadamente para aprenderem alguma coisa em conjunto mas eu não gosto disso Ofensa pessoal. confronto com, com pessoas que eu gosto não gosto hum. Porquê? porque me irrito e okay. na verdade, na verdade e a me a irritar a e depois existe uma coisa que, que, que é, uma, é uma nojice que eu tenho em mim que eu odeio ter isto em mim mas hum. tenho, não consigo mudar já anda a tentar mudar não consigo que yeah. é ok isto aconteceu e eu tenho que agora vou-me calar um bocado e ok isto vai para a frente vai, e vai como eles querem e eu não quero hum. Ui, mas, começa mas depois mal. começa não não pode correr bem pode correr mal é muito diferente eu pode correr bem porque é diferente é mesmo mas tipo, é que eu é, a yeah, isto é um problema que eu tenho atenção. Eu sei, eu sei que okay. acontece, acontece com nós, acontece em tudo na minha vida. Mas eu começo a ficar tipo. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, começo a ficar irritado comigo próprio. Certo. Ou seja, é um problema e eu não gosto de confronto por causa disso. Porquê é que, é... que não verbalizas em vez tipo, de me meteres isso para dentro? Porque eu fico irritado, é uma coisa que eu não tipo, irrita-me só. Eu, eu irritar. verbalizar é irritar-me. Uhum. É eu dizer, olha, então isto acaba-se. Okay. Já aconteceu a dizer isto? Sim, sim percebo. Isto não posso, eu não posso dizer isto? Tipo isto não que isto não faz sentido. Mas é, eu e Ricardo. Já tiveste mim... essa vontade? Não, uma nunca vez. tive a vontade, a vontade de acabar isto porque eu gosto muito deste, desta ideia. Mas já verbalizou uma, uma está, falsa vontade. Estava irritado uhum. Mas. Não sei, sabes que isto mais. Tipo, eu tenho duas coisas: que é, eu tenho a minha, a, a minha persona certo. e tenho este podcast. Uhum. E, e existe, existe onde... depois existe tu. E depois, sim, mas eu não conto. <risos> e depois existe este conflito que é... Que o Chico disse sabe que estava a ouvir o Chico falar sobre a cena do, da personagem dele, do Older Nevermore, e o Francisco, e como é que ele não gosta que... Depois se ele for uma coisa tem que... se ele tiver imagina criar a personagem artística dele e depois tem que ser aquela, perso... aquela pessoa que se calhar não é? No, no teu caso tu estás mais um passo à frente porque a tua já existe publicamente mesmo e é, e é percepcionada por dezenas de milhares de pessoas. Sim, mas, eu tenho... mas a minha coisa é... Eu... Às vezes, fica a pensar Será que isto me está a fazer bem à minha figura? Ou seja, percebes? Certo. Tipo, eu nunca me tinha causa isto. Mas, a pensar para mim, será que este episódio será... Se tivesses que... fazer uma avaliação neste momento, qual é que era essa avaliação? Está a fazer bem? Está a fazer mal? É assim, eu não que está a fazer mal porque eu não sou bronca aqui, estás a ver? Uhum. Eu, eu, às vezes já fui mais estúpido um bocado, mas eu sou estúpido, por natureza. Eu totalmente, <risos> sou estúpido nas ilustrações. Também é uma coisa que vai. Mas às vezes eu penso até que ponto é que isto está a fazer bem à minha figura no sentido em que. Será que está a desgastar? Será que eu estou a ser uma pessoa e, e depois nos desenhos eu sou outra? Estás a perceber então? E porquê ah, que não podes ser as duas coisas? Oh, porque uma coisa é pensada, a outra é. é, Mas... é isto também é, é pensado. Não é, não é, não é? Não, é. Eu não estou a pensar no que estou a dizer. Estou a falar. Ok. Percebes? Tipo, uhum. isto não estou a pensar. tipo Sei lá, eu, eu, o Chico diz-me: olha, cá escreve sobre passarinhos. Tudo que está escrito está pensado. Agora fala-me sobre passarinhos. Eu vou estar aqui em piloto automático. Uhum. Estás a ver? São coisas diferentes. Certo. Tipo, eu aqui não me penso. Nós, nós estruturámos os temas. Mas eu não penso. Eu tenho o um Chico, estás a ver? Tem tipo uma muleta que vai... Pensar. Pensar, pensar por, por mim. Uhum. Não é pensar por mim, eu não gosto disso. Não é pensar por mim, mas vai... Sei lá, se eu não souber muito bem o que é que é. Estruturar durar, as coisas. Informa. Sim. Ok. Deves. Certo. É mais por aí. Vamos passar à próxima frase. Responde esta a uma pergunta do patrão. Já agora. É exatamente da, da questão da estrutura do, do, dos podcasts. Uh, o Bessa é ao mesmo tempo a pessoa mais postável e a mais ansiosa. É verdade. É tão maldito, não é? Sou a primeira pessoa que Não, não é, não é Acho que até é está é uma pessoa. É coisa bastante tão... compatível. Acho que está uma pessoa. Exatamente, então, acho que está uma nada, coisa dá, que vai de Eu estou a dizer isto. Um... Tens Diz a tua fogueira. A tua, tipo... Fizeste-me uma fogueira em casa. Estás a ver? Aquela merda que começa a arder tudo por lá. Lá bem-se anda cá e ele vem, O Chico não vem, não vem, Pensa bem. Chega lá. fica tão nervoso que aquela merda está... Não, mas a cena é que a primeira... Vai-te foder a casa toda. Tu... A cena é que eu antes disso, antes disso eu apaguei o fogo. Como é que eu pegaste o fogo? Eu... Se tu fizes o fogo, e pás... ficares borrado, não apaguei. Mas eu sei... é que eu não fico, mas uma coisa é ansioso, outra dizer, coisa. Vou... Vocês... Vocês... Não, você, não não, não, não, não, não. Uma coisa é ansioso, outra coisa é borrado. Eu posso ficar ansioso com uma coisa não quer dizer que eu não vá fazer nada relativamente a ela. Muito pelo não. contrário, eu não tenho, eu não me borro das merdas, muito pelo contrário. Quem me macho? Eu vou dizer muito Não que... é ser um o macho, <risos> mas acho que nunca me viste borrado de uma coisa, se tu me viste, se tu me... se tu me disseste, temos que fazer uma coisa. Normalmente a coisa aparece feita, ansiedade com, mais, mesmo, ou menos, com mais ou menos ansiedade a coisa aparece feita. Não. Tipo, se pode correr bem, se pode estar bem feita, se não pode, é discutível, certo, mas feita se calhar aparece. Está bem primo. Está bem gostei. Não tenho nada a acrescentar. Hum. Tá. O Francisco é a pior pessoa para se avaliar. A se avaliar é ele próprio? Sim. concordo <risos> <risos> Porque sabes que se não concordares vais ser tu. Porquê? Não, quem é que disse isto, não Francisco? Diz. Não, primeiro é comentários, não é? Ou podes comentar, ah, sim. o Castro já disse que concordava. Ah, Eu tenho dizer. curiosidade em saber Pronto, o que é que... Tá bem, mas já Eu tenho, agora tenho curiosidade em saber qual é A, a dificuldade história. em autoavaliação é tu. Portanto, quero saber se concordas ou não. Tenho, tenho uma enorme dificuldade em autoavaliação. Uhum. Okay. Eu não, eu tenho eu Tenho uma enorme dificuldade mas, mas, de é, autoavaliação é é dos, meus, dos meus Sentimentos E, e Algumas características uh, Que eu distingo Muito de uma autoavaliação Noutros pontos uhum. Que são mais uh, Objetivos Há falta, É uma palavra que eu não gosto muito de usar Mas é objetivos mas tenho, tenho uma gigantesca dificuldade de autoavaliação. Porquê? Tenho um processamento emocional muito lento. De um candelabro, foi o que eu disse uma vez. Ele não disse candelabro, ele disse escandelabro. o disse Um candelabro é uma daquelas estruturas de suporte de velas. Para pôr velas. Como na Bela e o Monstro. Por exemplo, o candelabro Maravilha. Pronto, descafandro se calhar era a palavra que te estava a vir à cabeça, um, mas, mas eu tenho péssima noção disso. Ok, tenho um processamento emocional muito lento em, em, em muitas vertentes da minha vida, no, e isso é uma falta, é uma, é uma, uma, uma competência que eu não tenho na autoavaliação. Mas eu acho que a tua autoavaliação não vem só daí, claro. Eu sei que falho nessa, mas, mas tenho, tenho outros campos em que. Pelo menos acho, não é? Agora estou insegura em relação a esta opinião. Pois, isso também era outras das frases que eu tinha aqui e já que fazes isso vamos fazer uma ponte e fazemos um dois em um hum. uh, que era e arrumamos já o teu capítulo para não te sentires aqui o centro do universo, porque centro do universo é o Castro. Sempre. <risos> Mas uh, não achas que aquela cabeça tem... O centro do universo faz um fluxo um, um gravitacional. Não, sou tipo Júpiter. O pior defeito do Francisco mas, é a insegurança não acreditar nele. Ok, Mariana. Um, sim, não sei, porque eu... Uh, Já é insegurança, sim, não sei. Sim, não, eu vou... Eu, exato, esta hesitação toda, porquê? Ah, Realmente, é não é não. De... <risos> não, não, não, não, não. Não, não. A questão é, é o pior defeito, mas a, a inversão dessa insegurança é uma Ubris, é uma vaidade brutal, uhum. pá, que, eu não, que é algo que eu não, não quero mesmo transformar-me. Que é o que seria, por exemplo, o Olden Nevermore, enquanto persona pública deixa-me só fazer um comentário é qualquer coisa lá está a idade não é um posto mas mas ai não mas faz mas faz nos ter um bocadinho de perspectiva e agora falando um bocadinho da minha experiência o Castro já concretizou isso foi o Castro teve uma ideia e como é um bocado destravado nos seus seu como não reflete demasiado sobre as consequências da coisa lançou-se e lançou o vai Castro certo das duas, uma ou tu tens já esse clique ou isso nunca vai acontecer? Que não aconteça, mas a questão mas é a mesmo essa. porque uh, uh... Mas porquê? Porque. Mas, mas, mas o que, o que, qual é que é o pior que pode acontecer? É falhar? Não, não, não, não. não, não, não. Queres, queres é, um... é, tu, é tu teres um cotidiano que não te satisfaz, que é isso que eu vejo enquanto ser humano. E satisfaz-te agora? Neste momento, sim, sim. Okay. Ne desde há pouco tempo, sim, é, é, quer dizer, o, o caminho para, estão a montar, okay. a estrutura para, mas sim, fazer um tem um o que eu, que eu vou Olha, eu vou, dar, eu vou dar aqui um exemplo e agora vou ser mega frontal e para vocês perceberem o que eu quero dizer. Estamos a falar do Walter Nevermore é um artista, tem que ser reconhecido hoje em dia visualmente, estamos na internet, tens de ter uma imagem, tens de ter uma cara, certo. ok? E eu gosto de explorar a imagem. Acho que vocês estão já vendo, Raquel, não sei se já viste. Eu, eu já, já realizei vídeos, tipo curtas-metragens, cenas assim, tenho ideia de comentários, pronto. Uh, eu gosto dessa vertente, então aplicaria aí. Mas a tua cara tem que ser reconhecida. Eu aqui há uns tempos fui num encontro com uma celebridade. Okay? Tivemos 3 horas juntos e essa celebridade foi reconhecida 7 vezes. 7 pessoas em 3 horas passaram por ela na rua e disseram: ah, não, não, não, não" uma coisa que ela tinha postado no tu Instagram qualquer. Isso? Eu odiava que isso Oi. me acontecesse. Eu não quero que isso me aconteça. Eu prefiro ter outra descrição. Portanto cara? Não a cara. Não, as mas creches. eu aqui, aqui é diferente, entendes? Porque eu aqui também posso expressar isso. Percebes? Eu acabei de expressar isto e, e as, as posso, pessoas que porque me, porque me eu possam eu reconhecer posso na rua. Isso a nível artístico. Hã? porque é que não podes expressar isso a nível porque artigo, as pessoas por não vão ver da mesma maneira porque, ah, o bom. porque o nível artístico as pessoas interiorizam, fazem o um reflexo daquilo nelas tu, próprias eu acho que tu estás a Olha, para começar eu acho que tu, tu podes claramente, por exemplo mas atenção Estas que têm uma vida pública não, isto, chata. isto aqui é um ponto e vírgula muito grande um eu não, acho... <risos> não, não, não Isto aqui é um ponto e vírgula muito grande não, Eu não acho, eu acho Que e aquilo que eu faço esse. Criativo ou artisticamente pudesse ter uh, Expressão E fosse, e muita gente fosse gostar Aí está um ponto de insegurança Eu não acho isso A questão é Tu podes sempre fazer com que isso funcione Tens que arranjar maneiras de monetizar De rentabilizar e de dar popularidade Passam muito pela construção Dessa persona que não me interessa Eu acho que aquilo que tu tens sempre Eu sei existe. que isto é demasiado obtuso E, e, e rocamolesco Eu continuo a dizer aquilo que eu acho como, como, é... Tens medo de falhar Falhar é de como? Eu não acho que ele tenha medo de falhar exato. Tô, tô com uma, uma pessoa que não mostra nada Nunca falhou Man, mas. Já, não, não, não, não, não. Eu, eu posso. Tenho isto aqui que posso Tá bem, mas, o oh, Castro, mas, mas eu, eu, eu já, eu faço este podcast e tenho um feedback ótimo. Eu escrevo artigos peer-reviewed e tenho um feedback ótimo. Eu tenho trabalhos e tenho um feedback mas ótimo. Eu, nada, mas, eu ah, recebo a validação ah, que preciso. Essa validação primo, que estás a falar de mostrar um, um, um, um produto teu às massas é uma coisa da qual uh, uh, uh, pá, que honestamente não, não, não é algo que eu pretenda. Porque eu não, quero, eu não quero sequer aprender a jogar esse jogo. Mas acho. que jogar esse jogo? Tu não tens que jogar jogo nenhum, Desculpa lá, não tens nada. Desculpa lá, não tenho. Tens. O que é que tu disseste há 10 minutos atrás? Okay. Ah, eu tenho a minha persona e tenho o um podcast e depois tenho que ver se fico bem visto numa não, ou não, não, É mas, normalíssimo. Mas não é porque certo? se amanhã o Bycast tu perder 10 mil seguidores, tu ficas fodido. Porque aquilo é uma maneira de te Desculpa. satisfazer, de te realizar. E eu não Vamos. quero que a popularidade, que hoje em dia é isso porque, repito, repito todos os episódios e vemos numa economia da atenção, é a maneira de te fazeres vingar. Nessas profissões. E, e, e sejas um ilustrador, sejas um músico, sejas um futebolista, meu. Tens que estar no palco grande... Ele contraditce todas as palavras. Tomar, tu tens um podcast, bro. Se este podcast chegar a 100 mil pessoas... É exatamente a mesma coisa que fazer A, a diferença é que... não, não, não, não, não... Não, não, não. Não, não, não, não. Ah, não, não, Mas é reconhecido porque... é ah, é porque... conhecido, primo? Ah, é, mas, é que... Mas será o Unas? Unas do país. Espera, espera, espera, um de espera. De espera. Qual dos dois quer mais ser reconhecido? Como assim? Ser reconhecido e tipo, passar na tu rua... Tu não queres porque tu és selfless? Se calhar até mais eu quero ser reconhecido na rua do que eles. Porquê? Porque eu não acho que nenhum deles queira tipo, estar na rua a levar com... Uh com pessoas a irem lhes pedir fotografias, a irem lhes pedir autógrafos... A está, a... Mas, tipo, acho que não é uma coisa... Não, é verdade, eu acho que nenhum dos dois o queira. Atenção, eu disse aquilo, mas não estou a dizer que eu queira. Não é algo que eu... Mas qual é que é o mal de querer? Não, eu não... Ninguém, ninguém está a dizer aqui, e eu principalmente, não estou a dizer aqui que há algum mal nisso. Agora, há, também há uma legitimidade de em uma não pessoa querer. não querer. Certo. E, assim, eu não me concordo que o Chico, com o que o Cássio está a dizer que é o um medo de falhar ou o um medo de ser conhecido eu acho que acima de tudo a razão pela qual o Chico não lança o, a sua veia artística por assim dizer mais por uma, uma razão muito mais pessoal que o que ele possa querer dizer e acho que ele tem medo de ele não gostar uhum. de ele perceber que as coisas estando cá fora ele não vai gostar tanto das coisas como as coisas possam estar Feitas. Hum. Ou, porque pessoas, ou porque as coisas. Ou porque as pessoas não vão entender, ou porque ele ah, faça as coisas e passado uma semana ele acha que, é ela é, acha é, que esteja diferente. Eu vou dizer diferente. o que é que é isso, mano. Eu vou dizer o que é que é isso. É que não reconhece que no mal possa ser bom, estás a ver? E eu concordo, Bro, Castro. Tu, mas tu, eu, concordo eu adoro ver pessoas que façam coisas de merda, O que, meu? É que vocês preferem? De de Deixa-me só interromper. Eu o que, o que, que, que é que vocês preferem? Que este podcast seja espetacular, com convidados super profundos e tenha 200 visualizações. Ou que seja, uma cena boa polémica que tenha 200 mil visualizações. Polémico, polémico não quer dizer mal, em primeiro não, lugar. Não, ok, imagina, polémico, tens aqui o Tony Carreira e perguntas te como é que foi lidar com a morte da tua filha. Isso é bem. Isso é, se, se a pergunta eu... for a seco, sim, se houver essa, de facto, essa intimidade interpessoal, eu faria isso. atenção hum. Não estou a dizer por aí. Mas eu prefiro a primeira, Exatamente. nessa abstração. Eu não prefiro. Um então para que é que se faz um, um podcast para ser visto por meio dos idegados pingados não é para ser visto é por meio assim, dos idegados pingados perfeitas. é para ter uma dimensão aqui que... aqui que as coisas divergem mas no entanto há um ano atrás eu pensava de maneira completamente diferente uhum. agora a questão é porque é que existe o nuance para o meio -terno. ok? certo porque é que o nuance funciona porque existem também essas visões diferentes por isso é que o nome é esse caramba. É, para um é para haver um meio termo não é um meio termo mas isto não é um, é um é. É. É. É. artista, é artista porque quer. isto não é um produto artístico pobre mas honrado eu, eu aqui isso, não cara. estou a veicular a, a arte serve para transmitir emoção mas isto okay? não, não deixa mas tu e isto pode, transmite porque... emoção e nós construímos aqui personas e contamos histórias a que que isto tivesse pessoas aqui grandes conversas mas chegasse a 200 pessoas sim do que ter isso é, isso é horrível. Para mim, isso, é, isso, é, isso não faz sentido. Eu não consigo entender isso. Mas, mano, do, muito... do que, não, que, tem que é? Mano, do, meio que, é. Man, do que, que é? Do que estar a perguntar sobre a vida privada das pessoas? Mas ninguém está a falar sobre isso. Não, um ser polémico. Foi o que tu disseste. Ser polémico. E ser polémico é falar sobre não, a vida privada é, das isso pessoas. Mas isso que não Normalmente é é é é é. é. Eu consigo ser polémica e criar uma polémica, como já o fiz muitas vezes em entrevistas okay. que fiz, sem tocar na vida pessoal. Tu tens um preconceito. Não. Tu tens, não, tens, tens. Tu tens um preconceito em relação àquilo que é polémico e em relação àquilo que pode ser escandaloso. É eu já fiz entrevistas de 7, 8, 10 páginas que foram capa e eu falei zero sobre a vida pessoal das pessoas. E, sinceramente, cada vez que converso contigo vai sempre parar esse sítio. Que é, o que é polémico é o da vida privada. E tu tens esse preconceito. Mas sabes contra quem é que se joga esse preconceito? Contra ti. Porque tu desejas isso, mas não estás disposto a ultrapassar uma fronteira. Porque tu tens prioritos. Estás a perceber? Ok. Diz-me uma entrevista tua que tenha sido polémica que nós os três reconheçamos. Não, porque vocês não leem aquilo que eu Diz escrevo. Diz-me! Vocês não são o público daquilo que eu escrevo, okay, diz daquilo que eu faço. diz-me, Raquel, pessoalizaste isso e então vais ter que me dizer. Oh, Francisco, tu não Ok, lhes... diz-me diz diz diz a tua entrevista que tenha sido Francisco, mais polémica. não... E sobre o que, é que foi, sobre o que Eu posso te dizer à vontade 10, 20 entrevistas que eu fiz, que foram capas de jornais, que tu não vais identificar, não conheces as pessoas, não lês essas publicações. Mas diz-me! É... Mas diz-me que eu quero aprender genuinamente. É Está é é aqui, bro. Agora, agora que chegámos aqui a uma fase de desconforto, eu quero aprender. Intervistei o, o Anderson Cooper quando ele veio cá. Ok. Pivô da CNN. Sei Pia quem único. é, sei quem é, sim. Okay. E foi polémico? Foi polémico na altura. Intervistei a Maria Cerqueira Gomes, sei, outro é dia ela falou, foi a primeira vez que ela falou que se não fosse a Cristina Ferreira voltar para a TVI, ela não teria a projeção que tem neste momento. Foi polémico na altura, todos os sites de televisão reproduziram. Tu não sabes porque não é uma cena que te interessa. Claro. E no entanto foi polémico, foi reproduzido, o meu nome foi citado em todos os sites. Se eu fico tipo, ai não, meu Deus, vão falar sobre mim. Não, espetacular, é o meu trabalho. Mas eu posso escolher que esse não seja o meu trabalho? Não posso. É que é isso que está não, na mesa? Não, não, não, não. Isso é polémico. Não, é não é o que está na mesa. Tu associas polémica à exploração da vida pessoal, quando numa coisa não é sinónimo de outra. Não, a tua vida profissional não é também a tua vida pessoal. Como assim? As tuas meu? emoções não são. Não, Francisco, desculpa. Tu estás a dar a volta, estás a dar a volta ao argumento, que é... Então... Tu disseste no que toca a visualizações e vamos voltar aqui okay. ao início que tu preferias um podcast que fosse visto que tivesse 200 visualizações fosse sobre temas fratur fraturantes do que... Não foi sobre temas fosse... fraturantes sucesso disseste, foi com conversas profundas. Pronto, conversas profundas do que que fosse polémico e tivesse 200 mil visualizações e tu associas logo a polémica a exploração a da questão vida é, da a, da a, vida polémica, a polémica é a ideia ou é o facto? É o que aconteceu ou é o que... Leva àquilo que aconteceu. A polémica é haver um sistema que cria uma dualidade entre Cristinas Ferreiras e Maria Serqueira Gomes e as coloca em colisão umas não. com as outras. Não. não, a polémica é aquele, aquele indivíduo ficou ofendido e sentiu-se assim assado por causa disto. Isso respeito. Mas não, a questão não. é, e respeito. E esse exemplo de particular não. que eu odeio, até era a Maria Serqueira Gomes a elogiar a Cristina Ferreira. Estás a ver? Como já estás tipo, com um preconceito na tua cabeça, de algo que tu não sabes, não dominas, mas mas, mas os olhos do um mas, não, mas nos olhos do público aquilo é o quê? A, a priori? Não, porque o público-alvo de quem lê aquilo sabe que uma é diretora da outra. Portanto, nunca seria um conflito. Foi Olha, só a primeira a minha, vez que a ela isso. A minha avó é público-alvo. A minha avó, com quem eu vivo... Sabem que estão as duas no mesmo canal. Não interessa, mas a minha avó, com quem eu vivo e convivo diariamente, é público-alvo. A okay? tua avó se ler a frase. Se não fosse a Cristina Ferreira voltar para a TVI, eu não estaria onde estou hoje. Esclareceste isso quando escreveste isso e fizeste muito bem para aquele público que certamente se sentiu apaziguado. Antes disso, queria ver, era sangue. É o que as pessoas querem ver, é conflito. Como é assim? polémica. Como assim? Posso fazer só? Podes. Então o que Chico está a dizer, eu concordo também, é que as pessoas, se a Cristina Ferreira não fosse uma pessoa aquela própria não, ela... a Cristina é, é polémica é tu falas Cristina é polémica é polémica, não, é polémica. polémica. agora eu te chamo de uma coisa também concordo é a assim, com o que estás a dizer que Sim. é ser polémico questão... não quer trazer a vida pessoal para o ânus da questão também é que nada isso. disso é por isso sobre é que, a vida pessoal por isso é que no por início desta pergunta que tu, é tipo olha vou dar este exemplo o Unas teve o window no podcast dele Sim. e foi o podcast mais visto e foi o podcast mais visto neste último ano a nível pessoal, falaram zero. Mas foi polémico. Mas foi porquê? Porque o Windows esteve envolvido num escândalo. Porque fez merda. E falou do escândalo. Mas não, e não se falou do escândalo. A cena Agora, que não se falou do escândalo. Se não disseste num, numa que a, que tira, a, é? hum. a persona, a persona hum. pública. Mas era isso As que eu... novas personas públicas, que são influencers, podcasters, YouTubers, <risos> youtubers, ninguém quer saber da vida pessoal deles. Ou, ou aliás, a vida é pessoal mentira. deles é um pormenor. Não não não, não, não, não. A vida pessoal deles, muitas vezes, é o que os banho. Hoje em dia. Mas repara, no caso do Window... O Window é a ideia que as pessoas têm é a vida pessoal, deles, da um vida sentido. pessoal dele. O Windows foi polémico porque foi um gajo muito conhecido e, e fez o seu um julgamento público. Este gajo é uma merda de um cidadão. É a, a vida pessoal dele. Não, não, não. E, é que, e é que, isto é verdade, É isso. É o, aí o, o... o que está em causa nessa entrevista é, é... A Cristina Ferreira é uma pessoa, tem hombridade, é uma boa chefe ou é uma merda de uma pessoa, mas, seja o que for. Tu, é o, que está, é o caráter tu, das pessoas. É a vida pessoal, é a percepção, mas porque, queiras mas ou não, tu não é queiras. Se que ela, tu nem é sequelares... Eu não preciso, eu não preciso, porque é okay, assim... Então vou fazer Não preciso, o porque é eu assim que funciona o sistema eu preciso... mediático. Francisco, eu okay. não preciso ler a tua tese para dizer que é uma merda. Leio só o título. Mas eu não disse que a tua entrevista é uma merda. Não, não. Tu já sabes a priori sobre o que é que aquilo era. Claro que sei. sei. Se claro que sei. É sobre... é sobre pessoas e, fa... e acontecimentos, não é sobre as ideias delas. Como assim, se aquilo era uma entrevista? deixa-me ver assim um Está já, já, já, já mas se escutam, um é completamente discutir. o propósito. Não, não, não, vale a pena. não vale a pena, tu nunca vais mudar a tua ideia. E eu sei qual é que é a verdade. Pronto, a ok, então tu verdade, não vais a mudar a tua ideia. Trabalho. Pronto, a verdade do teu trabalho, mas porque o teu trabalho existe. E já tivemos uma discussão, por exemplo, acerca da Joana Marques, sim, em que tu mudaste sim. a opinião. <risos> que eu a me recordo, que eu te apresentei sim. aquilo que discordava sim. em relação não a existência da Joana Marques Mas a popularidade da Joana Marques Não é porque um trabalho existe Que ele traz uma mais-valia Que ele não é danoso é hum. Porque eu posso ser um assassino em série Porque eu posso ser um epidemiologista A criar vírus num laboratório caralho. É verdade Percebes? E podem pagar para isso E a puta do meu trabalho existe Não é porque o trabalho existe Que vale a pena Entendes? Nem vou sequer Não vamos por aí Ok? Certo? Isso ah. é o ponto fundamental, ah, não tem vale a, ver, mais a, não a, ver, não a ver com o teu trabalho em particular. Hum. Tem a ver com o argumento fundamental, que é porque um trabalho existe, ele vale a pena. É o meu trabalho, eu tenho que o fazer. Os gajos que carregavam o botão para a câmara de gás também estavam a fazer a puta de trabalho deles. Os, com, os, os, os maquinistas, dos comboios estavam a fazer a puta de trabalho deles. Os generais estavam a fazer a puta de trabalho deles. É tudo o meu trabalho. E banalizamos o mal, e banalizamos tudo. E banalizamos... O trabalho da Joana Marques é humilhar pessoas em praça pública. Humilhar as pessoas em praça pública. O trabalho, não estou a dizer que é o teu, de, de alguns jornalistas, é fazer a devassa da vida privada constante. Pronto, faça o trabalho. E, e olha, vamos, vamos sair de Portugal, vamos aos paparazzi, que andam atrás das pessoas. É, disso, é, é, é catalogar é tão, a vida é pessoal tão, é e a é rumo. rumores sobre outras pessoas. Porreira, se trabalho existe, paga, paga. Há quem queira ver, há. Ah, será que isso é, saudável, é uma maneira saudável de viver em sociedade? É. O Francisco quer proibir essa maneira de viver em sociedade? Não. O Francisco prefere não fazer parte desse sistema? Prefere! Então, parabéns. Bom, para Mas agora deixa-me dizer-te uma coisa. Tu achas que, tu estás, tu, tu, então automaticamente, tu fechas as portas ao sucesso, com essa tua desculpa. Não é o sucesso, meu! Ah, então é o então que é que é? é bro. O sucesso não é a quantidade de pessoas que te veem. Por isso é que um podcast é importante, porque as pessoas, em vez de consumir em 3 minutos, de uma merda do One It Wonder, porque o da Baby foi cancelado, mas é multimilionário, ok? Porque a música tem isso, as pessoas... Ultinal. Cons... É multi-é. Consomem okay, te pouco tempo relativamente. Ok, eu já estou exaltado. deixa-me okay. deixa, deixa só dizer. As deixa só dar -te, deixa pouco só... tempo. Um deixa... podcast as pessoas estão-nos aqui a ouvir uma hora, meu. Elas têm investimento emocional. Tu estás-lhes a okay. dar algo diferente, okay. algo maior. E fico muito grato às 100 pessoas que nos ouvem, às Exatamente. 300, 400. Mas porque é, que, porque é que não podes tentar perceber como é que resulta a fórmula continuares a ser muito honesto e muito intelectual contigo próprio sim. e chegar a mais pessoas? E que é que estás a dizer... Pites, não, Mas atenção, não é 100% honesto contigo próprio. És tipo 80%. E chegas a mais 10 mil. E pegas em coisas que já vai. Porque tu, tu próprio, tu próprio. Mas, mas... Tu, não, tu próprio estás aqui a discutir com a. Com a Ricardo. Eu gostei muito atenção. Isto Carla. É, hum... Hã? Carla. Diana. Eu... <risos> mas tu próprio, tu. Tu gostas que haja polémica. Adoro! Adoro! <risos> eu Desculpa. adoro polémica. Agora, agora, deixa-me dizer uma Se tu acho que é a questão, vocês vezes estão tipo de expressão um na minha opinião porque tu com que vocês tu, tu, tu próprio és, uma, tu és muito mais de polémicas do que eu so... imagina imagina que eu tinha é? sido imagina que eu tinha sido fiel ter aqui. imagina que eu tinha sido fiel à minha veia de jornalista de jornalistas lá está a, a pessoa que carrega no botão da câmara de gás imagina que eu tinha feito isto neste podcast então e tivesse Fazendo uma exceção na minha veia polémica <risos> aí de provocar conflito tivesse incluído todas as informações que vocês me deram aí sim oh, mas isto é muito seria uma... interessante polémico muitas visualizações oh, seria não, bom não, não. Não, não, não seria editado não. por quem por isso por <risos> mim aí <risos> aí é que cámara... tu não estás a chegar Raquel desculpa mas aí é que tu não estás a chegar é que eu quero que tu me des o sumo todo e eu depois escolho o que é que sai não é, okay? não é bem, não e é eu vou bem ligar, é bem ligar ao Gonçalo e à Mariana a perguntar se o nome deles pode ser mencionado aqui. Entendes? Se não, edita esta merda para que o nome nunca seja mencionado, nem que seja com um pé no, no nome deles. Porque é a puta da vida deles. E eu percebo mas, que eu vou dizer uma, uma coisa. Estamos passa, a falar da Mariana, que a Mariana ia com Mariana. Se em vez da Mariana... Mas man, eu antes de começar o podcast uma fiz uma coisa muito simples. E avisei a Mariana e disse-lhe vou fazer isto. Por ti, eu sei que tu concordas, mas farias isto na mesma. Eu vou ocultar todas as fotografias que tenho comigo. Porque eu não sei, o caso tem 40 mil seguidores, eu não sei se vai haver 3 mil pessoas a ver e eu não sei quais são as intenções destas pessoas. A tua vida privada é a tua vida privada. Eu vou expor as minhas ideias, que estão, obviamente, anexadas à minha personalidade e tu é, estás e o máximo, por... pois, o o máximo que é possível, porque não estás sempre completamente, porque eu falo abertamente e não sei o quê, mas vais estar protegida disso. É tão simples quanto isso, entende? Mas tu estás, a Mariana, ah, não, que eu, mas a Mariana não é uma figura Pois não, pois não, eu sou. Deixa, deixa, e eu, eu deixa sou ver, até a certa medida. As pessoas, -me pessoas as pessoas... E tu, tu vês é mais isso, as pessoas percebem qual é que é o ponto delas. Se a Mariana fosse uma influencerzinha com 50 mil, 60 mil... Porquê é que achas que, pessoas, que os youtubers metem a vida toda na net, meu? É de propósito. Sim. Porquê, porquê é que achas que o Logan Paul faz o que faz? Sim. Que é, é polémico ele? Porque a é, que eu... é, se calhar, é o gajo menos polémico que existe, meu. Não acho gajo que se calhar agora. Se calhar. Não, não é agora, porque é aquilo que ele dá às não, pessoas as pessoas consumirem é não é a vida também, de homem. Não, não, não, não, mas, mas aquilo... Eu se posso a dizer aquilo, eu só faço isto, sou isto, namoro com esta, com esta e com aquela. Esse argumento, argumento nem sequer está a fazer podemos sentido. Podemos fazer uma pausa? Podemos, podemos. É preciso ir à casa de banho, então. Força, todos. Podemos? Só fechar, direitinho. Sim. Mas já está fechado, direitinho. Pronto, Tomamos embora. Perfeito, foda-se. Por favor. Compartem-se. Com Com é está <risos> Jesus, não se sinto os olhos.